Boa noite para você. Seja muito bem-vindo para esse podcast que é uma ré né? A gente já fez uh, um período anterior que a gente está chamando de primeira temporada, que foi a entrevista aos pré-candidatos ao GDF. Agora a gente está muito feliz que a gente vai fazer as entrevistas aos deputados eleitos, distritais e federais para entender um pouco como é que vai ser a política daqui para frente. E hoje a gente chegou com tudo. A primeira uma bancada maravilhosa e também um, um deputado eleito, bem empolgado, com muita, bastante energia, Max Maciel. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Pô, meu querido, obrigadão, satisfação estar aqui com vocês, não saindo do quadrado. É isso, chega chegando que a casa é sua. Seguinte, gente, ó, a gente tem esse sistema, a gente está estreando várias novidades, mas o nosso... Podcast tem sempre assim, atrações especiais para entrevistar. Não é só convidado que é atração. Os entrevistadores convidados também são atração. E hoje eu estou com pessoas muito interessantes. Giovana Gomes, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, Rafa. Chega chegando. Giovana, que é jornalista, trabalha na TVPT, é produtora. E ouvi falar aí que já fez até curso no Jovem de Expressão. <risos> <risos> e do outro lado da bancada, além de mim, temos o glorioso Caio Moura. Seja bem-vindo, Caio. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Caio, que é jurista, advogado. Advogado. advogado. Enfim, a gente tem essa discussão se é jurista ou advogado. Mas é uma metralhadora de representações no Ministério Público, no STF. É o nosso quadro aí, quando eu estou com dúvida. Olha meu processinho aí também, é um grande advogado aí que ajuda a gente nessa orientação política, que é muito difícil né, entender dessas coisas assim, da legislação eleitoral, uma coisa muito específica, e muito rapidamente essas coisas mudam, né? Então, muito obrigado por estar aqui também. Eu já vou pegar o contato. Já <risos> vai pegar o contato, porque todo mundo quer beber desse conhecimento é, aí também. Um advogado e um amigo médico sempre é bom, é, bom, é ótimo. <risos> então, gente, aqui é um bate-papo muito aberto, muito tranquilo, mas é, a gente quer falar de política, quer falar da nossa cidade, quer conhecer esse nosso deputado estreante, não está estreando na política porque já está aí há muito tempo fazendo coisa, fazendo luta, é muito doido, nessa né, ideia das pessoas, já assim, ah, não, vai começar agora, então tá não sei o quê. carai, velho, e o rolê todo até aqui, velho? É, muito chão. Muito chão, a gente vai começar falando disso, já avisando vocês, a gente começa meio devagar, meio lento, para deixar o candidato mais à vontade, mas depois a gente vai para cima, a gente escalou os melhores não, pra Quando isso. eu entrei aqui e vi os dois aqui, eu falei, eita, Era hoje, a boca. é hoje. Então, é isso, gente, é, primeiro, Max, primeiro assim, parabéns, né, gente, Obrigado. acho que eleger o um mandato periférico é uma epopeia que, que você vai ter orgulho pro resto da vida e sei que não é só você, muitas pessoas estão muito orgulhosas, é, o povo do, da Ceilândia, mas o povo das periferias está muito orgulhoso, mas eu vou falar da minha parte. A minha companheira tá muito orgulhosa, chorou pra caramba no dia, ah, ficou lindinha. feliz, a Natália, o pessoal chama por aí de lindinha, é, tá, ficou muito empolgada aí com esse momento aí da, da eleição. Eu nem consegui aproveitar porque eu esperava a eleição do Lula no primeiro turno, fiquei com febre, velho, obsessivo ali contando os números, mas assim, a periferia comemorou quando tu ganhou, não foi? É isso. Bom, não foi importante, né? Assim, acho que na verdade não caiu é a ficha para nós ainda. Nosso time tá, continua ralando, girado a campanha do segundo turno com Lula. A gente, a gente, às vezes, se depara com essas coisas, tipo, pô, 35 mil votos, eleita. Aí às vezes a gente fala assim, caramba, pior que nós somos eleitos mesmo, né? <risos> e agora, né? E agora, calma lá. Porque assim, acho que nós, nós, a gente já vem de uma rotina muito ativa, né? E essa rotina, mesmo depois de eleito, não parou. Estamos cansados, é verdade, não dá para negar pelas caras de todo mundo, mas está todo mundo compromissado até dia 30 de outubro com essa próxima etapa que é, primeiro, a eleição de Lula, dia 30, né? Depois nós temos outras missões aí para cumprir. Mas foi muito bom, acho que todo mundo é, se emocionou bastante, mas também, assim, lavou um pouco a nossa alma, sabe? Porque, daquele grupo de pessoas eleitas ali, dos primeiros, dos cinco primeiros, ou dos top dez que chamam, né? Nós somos o que não é deputado, que não foi reeleito e que não estava nas macroestruturas, né? Seja da estrutura econômica, seja da estrutura é, empresarial, enfim, a gente veio mesmo mostrando o quanto é possível e quanto vale um trabalho de base, né? Porque tem muita gente que está conhecendo a gente agora e tem muita gente que fala assim, rapaz, eu não vi um panfleto seu na rua. Eu falei, ah, então a estratégia deu certo, não era para chegar aí tu mesmo não, era para chegar onde a gente queria que chegasse, né? É, e que bom que as pessoas estão conhecendo a gente agora, né? E certamente quem vai se aproximar da gente e for fazer a pesquisa vai entender esse acúmulo aí de mais de 20 anos de caminhada. Vamos falar desses 20 anos de caminhada, é, como que você chegou até aqui. Primeiro assim, quem é Max Maciel? Onde você nasceu? Como é que, como é que começou a sua história ali antes de você Legal. pensar em política? Quando você estava ali fazendo... Algo da Copa do Mundo ali, é... quem era o pequeno Max Marcelo? Nunca fiz a, o, o da Copa não, porque me pareça assim, eu sou, eu sou nascido e criado em Ceilândia, pedagogo de formação, tenho especialização na Unibem em gestão de políticas públicas, com foco em engenharia e raça, minha militância começa ainda um pouco no movimento Hip Hop ali né, que era um, um, um, era um movimento que mais se aproximava e mais dialogava com a gente, com as frentes de luta, com os debates territoriais, que fazia sentido pra mim. Tá, mas é uma dúvida aí, cortando a narrativa. Começou como? Tu batalhava igual a Não, na época não existia batalha. Por que, que pareça, a batalha é de agora, de 2004, se fortificou em 2010, né? Apesar dos Estados Unidos vindo desde a década de 80, assim, era rap mesmo, era canto, canto, era cantar, era o clássico, né? Você cantava e tal. Só que a gente ouvia já naquela época, Cambio Negro, Gog, Racionais, a gente ouvia de Nadir, sabe? Você tinha várias referências do rap, e essas músicas fazia um diálogo com o que a gente assistia no território mesmo, falava, porra, a rua sem asfalto, olha cara, minha rua está sem asfalto mesmo, cara, cara tá... fazia sentido para nós e, e, e, e reivindicava muitas coisas. Mas foi, por exemplo, quando a gente ouviu ali, tanto o revanche do Gueto, Selândia revanche do Gueto, ou a música do Gog, que eles questionavam sobre a Selândia, né? Isso aí, para quem não sabe, é a Selândia, tô em casa. Aí eles cantavam e contando a história da Selândia, isso me despertou. Falei, cara, eu não sabia que Selândia era o centro de erradicação de invasões. O Gog cantava na letra, né? É o Centro de Erradicações de Invasões criada no governo Médici. -se, Prepare-se, pois aqui para frente vão ser fortes as cenas. Então, assim, aí eu falei, ué, por que, que nós somos central de invasões? Isso em 96, cara, 97. Aí eu fui estudo, tentar estudar naquela época. A gente não achava, não tinha internet, né? A internet estava começando, mas não era para nós. Então, assim, se chegar na, na biblioteca, não tinha livro da cidade. Não tinha. Se chegava no jornal, não tinha. Que contava a história da cidade. Aí a gente foi tentar maturar, e foi conversando com meu pai. Meu pai contou a história que ele, de como ele chegou na cidade mesmo, né? Num caminhão, sendo removido do, da vida do API. Aí eu fui entendendo a perversidade. Apesar do meu pai achar maravilhoso o que aconteceu. Eu falei assim: não, eles deram um lote para nós. Botaram escola aqui. ó, Porque a Celândia é original e é projetada tem escola, uhum. tem. É, é, inclusive. Há um debate de que o Gama e Ceilândia, arquitetonicamente, eram um projetos que estavam disputando o plano urbanístico de Brasília. Né? Uhum. E, e os projetos que não foram vencedores do Lúcio Costa foram encaminhados para outras cidades, como o próprio Gama ou, o próprio, ou a própria Ceilândia. E eu entendi meu pai, falei, pô, bacana Ele tava num lugar massacrado, sem nada Barraco pegando fogo, fazendo resistência E os e... caras, pô, deram um terreno pra ele Mas, mano, deram um terreno longe pra caralho Deram um terreno sem nada Sem infraestrutura Cara, nenhuma Cara, tendo né? que um construir o barraco do outro pra sobreviver e tal E eu percebi que naquela perspectiva Pra aquela geração fazia sentido a posse da terra Eles não debatiam política pública Não debatiam descentralização Não tava na ordem do dia porque tava todo mundo trabalhando Era a, a, a forma Massacrante, né? Sobretudo no governo militar que fazia. Então tentei cantar rap, já que eu fui muito ruim, então eu não me entendi como, como produtor. Mas é, você compunha? Escrevia. Só que eu, eu sou muito melhor falando do que parando para juntar as palavras. Eu, eu raciocinava muito bem e rápido até. Mas na hora de transmitir isso em forma é, didática, lúdica, como a música, era um desastre. E aí foi quando eu cheguei no, no ensino médio... Que eu vi o grupo organizado estudantil e falei, porra, ali tem um negócio massa. E aí eu faço, eu, eu faço parte da direção de cultura do Grêmio, depois viro conselheiro de, de escolar, foi minha primeira eleição. Fui eleito conselheiro escolar. Minha é, primeira eleição. Rap, mas é um deputado. Né? É, a, foi, foi a primeira eleição minha: foi eu rodar de sala em sala nos três turnos para ser o um membro do conselho escolar da, do, do médio 3 e ali foi quando eu me despertei. Aí foi para tudo, né? E aí eu conseguia organizar bem a escola, depois eu comecei a participar dos movimentos populares da cidade de juventude, ajudei a... aí foi quando eu tive contato com o Plano Nacional de Juventude. E como a gente falava de forma articulada e era de Ceilândia, é, é, parecia, hoje, eu olho distante e, e, e lembro muito bem, parecia aquela coisa assim, sabe aquela coisa que você está no zoológico e tem aquela peça principal? Porque é o seguinte, cara, não tinha, quem eram os quem eram os movimentos de vanguarda de juventude naquela época? afroreg bagunçaço na Bahia e nós em Ceilândia. O Afrorreg vindo de um processo de 90, de 90 e pouco lá da, da, do Vidigal, do assassinato não sei se vocês vão lembrar bagunçaço na Bahia falando dos alagados e tal, e nós em Ceilândia que a maior, na época era a maior periferia a maior favela horizontal do, do, do país, né mano? Uhum. Então quando a gente chegava de Ceilândia todo mundo falava, ó, oh, eles vão falar, eles fazem trabalho ó, oh, eles são articulados, eles leem eu falo, porra, oh, caralho, parece que todo mundo é. Né? Uhum. Só que a gente aproveitou. Mas eles começaram aí. a rodar, assim. Tipo, você fala. Eu sei que você rodou, né? Fez festival em São Paulo. É, na verdade é o seguinte: depois que a gente entra na perspectiva dessas vanguardas de movimentos tudo, é, de juventude e começa a pensar o que seria o Plano Nacional de Juventude, que foi o que criou a conferência, o Conselho Nacional de Juventude e a política que depois a Manuela Dávila virou relatora do Estatuto da Juventude. A gente teve a oportunidade de rodar o Brasil inteiro para entender a juventudes. Juventude do campo, juventude quilombola, juventude indígena, juventude de favela, juventude religiosa, juventude, é, sabe, todas os Juventude LGBTQIA+, juventude com, com necessidades especiais, eficiência, tem várias demandas de várias juventudes. E nesses rolês de viagem é que eu começava a trocar experiências com outros territórios. Então não era só nós três de vanguarda, tinha muito movimento de juventude, cara. Por exemplo, a, a Rádio Mocambo lá no, no norte, os uhum. mocorongos... Os caras faziam rádio e foi onde eu aprendi que as ondas tropicais que batiam na água fazia a, a, a, a rádio e chegar nossa. em toda a comunidade de ribeirinha do norte, mano. Os moleques faziam aquilo no aldeia, sabe? assim, Eu falava, que loito, mano! e a gente não tinha rádio aqui. Então, assim, essas experiências possibilitou a gente voltar para o território e tentar trazer sabe, essa troca, tipo, vamos fazer isso aqui também, vamos fazer isso aqui também. Mas o pulo do gato mesmo foi quando eu, já na faculdade de pedagogia, Fazia parte do desarmamento, da rede Brasil Desarmamento. Tava, nós estávamos trabalhando sobre essa coisa do controle de armas e munições. Porque quando a gente fala de desarmamento, a, gente, a galera sempre foi um erro estratégico daquela época de narrativa. Achava que nós ia tirar a arma do cidadão de bem, Os caras cara sempre da direita sabem melhor narrativar do que nós. Uhum. Né? A gente aprendeu a narrativar agora. O que, que aconteceu? A, a, o, o processo não era tirar arma do cidadão de bem, não. Quem quisesse ter arma, no Brasil, sempre pode ter. Tem uma lei que dizia isso. tinha que ter determinada idade, treinamento e tal, e você pode ter. Nós queríamos ter o controle de armas e munições, que é o que nós perdemos agora. Então, por exemplo, foi o estatuto que possibilitou a Confederação Brasileira de Cartuchos colocar um número de lote nas munições que não tinham. Isso era para a gente ter rastreio, saber se a arma, se, se a munição foi desviada e tal, enfim. Se foi para o crime, como é que foi para o crime, né? É. O problema é que a gente queria 100 mil, 100 mil munições e os caras botaram em um milhão. Né? Aí um milhão você perde um pouco o controle, porque um, esse mesmo lote pode ser vendido para cinco batalhões. aí né? você não sabe qual é a regra do lote que foi. Né? E aí, é, nessas andanças, já fazendo a faculdade de pedagogia, eu conheci o curso de pedagogia social na USP em São Paulo, professor Calil, e fui para o simpósio internacional de pedagogia social. Por quê? Eu, não tava, eu, eu, eu vim de uma família de professoras. Minha avó, minha tia, minha mãe, minha irmã, eram era um magistrado, era do magistério, era aquela coisa de ensinar e tal. Eu sempre gostei, achei sempre bonito, assim. E eu fui fazer pedagogia, meio por uma pressão também desses eventos, que todo mundo, ah, você fala muito bem, mas você é formado em quê? Eu falo, uhum. eu voltava fracassado, eu falo, uhum. se não tivesse essa, esse diploma, não valia nada. E aí, eu conheci a pedagogia social e descobri que existiam outros campos da pedagogia que eram para além da sala de aula que era educação não formal, e fui para São Paulo. Nesse, nesse simpósio que eu fiquei lá, morei em São Paulo uma semana praticamente toda, eu conheci o, o finado Gilberto de Menstein. Uhum. E o Gilberto de Menstein já tinha criado o Catraca Livre, uhum. e já tinha escrevido o Cidadão de Papel há muito tempo, uhum. e ele criou uma tecnologia chamada Bairro Escola. Cara, quando eu conheci o Bairro Escola, aí eu falei, mano, é isso aqui que a gente quer. Quero o quê? Quer isso lá na Ceilândia. Eu queria isso na Ceilândia. O bairro escola era o quê? Ele pegou um bairro do, né, do, do, do, do bairro Perdiz, eu acho. Pegou um, uma escola do bairro e ele fez todo um mapa de oportunidades do bairro. Primeiro morador, onde tem oficina, onde tem curso, onde tem um ponto de cultura, onde tem natação, etc. Ele fez uma grande teia e, o bar, e todo essa, esse bairro, todo esse mapa de oportunidades começou a interligar com a educação. Ou seja, fazia parte do processo pedagógico da escola. Então, assim, antes de você discutir a história da Europa, a história da, da América, etc., vai estudar a história do teu bairro, vai conversar com o primeiro morador do bairro. Eu vi aquilo e falei, meu irmão, que loucura, as ruas que davam para a escola eram murais de artistas, da quebrada e tal. Falei, mano, eu quero isso. Foi quando a gente ocupa a praça em Ceilândia, em 2006, e eu fico nesse, nesse radar. Mano, não tem que ter recepção, tem que ser uma praça aberta, tem que fazer sentido para todo mundo, tem que ser um local de referência. Local de referência é diferente de você atender tudo lá. O que, que é um local de referência? Eu chego lá e pergunto, onde hum. é que tem tal coisa? E você encaminha. Era um pouco de que acontecia. Então foi daí que a gente começou a nossa caminhada. E aí, automaticamente, por viajar, você, você vira. Você cria uma rede de interlocução, você cria um network formidável. Qualquer estado do, do Brasil que eu for hoje tem brothers daquela época, ou mais recente. Então, se eu for lá em Recife, eu tenho onde ficar na favela do no bairro do Pina, lá na favela do bode, Pedro hum. Estilo tá lá, pô. Contextualizando que o Caio é é de Pernambuco, Pernambucano. É. a gente vai ali vai em Olinda, assiste um, um time, ó, oh, eu cometi essa eu ia brincar aqui, mas não cometi brincar não <risos> time nacional, brigada, né? clássico do esporte. <risos> Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu tenho onde ficar em Esteio com o Rafuagem, uhum. ou no Rio de Janeiro com o Raul Santiago e toda, e toda a turma, ou em São Paulo nos, nos Irmãos do Campo Limpo e, e, e Mato Grosso. Então você tem uma rede nacional muito forte. Uhum. Isso tudo foi o grande troca que... Praticamente me forjou na luta para esse entendimento. Favelas todas interligadas. Todas. Nós temos uma rede de periferias, inclusive, que não dá para articular porque nós não temos grana para fazer essa rede potente. Mas tem o Perifo Connection, que a gente se conecta também, está também interlocutando sobre comunicação. É, tem, a gente tem um grupo que tem eu, Alex Barcelo, o, o Raul Santiago, porra. Porra. quando tem uma treta a gente, brrr, a gente tá e vai e é. dentro mas fala aqui pra gente, Max, valorizo muito essa sua caminhada no hip hop e também transformar o hip hop em profissão dentro da quebrada, né? Tá nos seus planos que isso continue na sua atuação na, na Câmara Legislativa? Sem dúvida nenhuma, Gil, inclusive é o seguinte nós temos algumas tarefas, eu não posso falar do que eu vou fazer para não, não ter ninguém atropelando <risos> mas nós vamos fazer certamente a gente vai fazer de tudo para buscar a valorização disso enquanto instrumento, para além do, do, do processo cultural, mas para um processo de reconhecimento formativo mesmo, uhum. né? Então, a gente sempre reconheceu o hip-hop como a 10.639 ambulante. Então, não adianta só chamar o hip-hop para o dia 20 de novembro. O hip-hop tem que estar inserido como um dos processos culturais do território, que dialoga com uma parcela da juventude do território. Então, eu fui formado nessa escola, e essa escola a gente também quer apoiar do máximo possível, né? você tem, por exemplo, isso eu posso falar Brasília é chamada capital do rock e tem um roteiro do, do, do rock tem placas que dizem uh, uh, uh, fatos acontecidos do rock de Brasília, você vai no Gama tem lá a plaquinha onde o Renato Russo tocou uhum. cara, isso tinha que ter por rap de Brasília, claro, porque é o rap histórico. de Brasília mano, foi histórico e bombou o Brasil todo e nós temos aqui vários lugares que foram importantes para a cena da cultura hip hop, por exemplo, o que a gente sabe mas aquela praça em frente ao conjunto nacional é onde aconteceram os grandes encontros de break de J. Rafa Santoro. De Rafa Santoro. Você tem, você tem, aí você tem todo o um mapa de Brasília, de pontos e lugares estratégicos, que a galera se reunia, que a galera fazia marcos importantes. Só relacionar, você... né? Cita-Seilândia. Sim. Sim. Toa, não, fala, né? não é à toa. Não, é à não é toa. E eu vou falar uma coisa pra você. Foi o rap que fez a gente... Por exemplo, eu lembrava muito disso. Nessa época que eu viajava, chegava, por exemplo... Ah, vamos, eu chegava lá em, no Ceará. Você é da onde, mano? Sou de Ceilandes, cara. Opa. Porque sabia... Hum. Ou Racionais falou, ou via ouvia ou via Câmbio, ou câmbio Negro, ouvia via ouvia ou via, Sabia Mano. O, o cara é de uma quebrada que a gente tem uma conexão, mesmo sem conhecer, mano. Era muito doido. É, eu tive a oportunidade de produzir um, um evento com o KLJ e a gente teve que buscar ele lá na Ceilândia. Ele fica hospedado na casa de amigos na Ceilândia. É, é isso. É, tem um os churrascos depois que das festas sempre acontece, por ali. Pra isso não me chamam, né, gente? É. Já tô aqui meio bravo, né? Mas eu vou fazer, aproveitar pra fazer uma propaganda, né? Você falou bastante dessa história do rap, né? o Rafa Santoro, o, o ex do Câmbio Negro, o próprio Japão do Viela 17, e tem um podcast por aí que fala sobre isso. Você é, saberia me dizer é, qual? É. Na verdade, o um Papo de Quebrada, ele começa em 2019 para ser essa narrativa da visão periférica sobre a cidade, sobre a política e sobre o entretenimento. Então, os dois, três primeiros anos, nós debruçamos sobre isso. Pegava uma pauta ali importante e falava, mano, qual é a visão periférica sobre esse tema? O que, que nós estamos na quebrada pensando sobre isso? E era muito doido porque ele foi escolhido depois por... Pela Portal UOL, como um dos 10 podcasts para entender a periferia do Brasil, eu gravava do celular, eu achava muito doido. Caralho, bagulho com barulho de cachorro latindo, quebrada, né? É, buzina, caminhão, carro da, da banana e tal. E, recentemente, a gente teve apoio do Fundo de Apoio à Cultura, e a gente. O leque do entretenimento entrou, que foi a gente tentar fazer uma linha do tempo da história do rap de Brasília. Só que ele mesclava, ele começava do início, reparava ali um pouquinho, terminava com os mais recentes. E. Ah, a, a Natália tá ali, sabe? A gente aprovou o segundo e o deputado não pode fazer faca. Ah, pô, que triste, hein? <risos> Tava aqui já pensando, mas não vamos fazer mesmo sem um faca. Vamos continuar fazendo, que é contar. A ideia é que todo mundo entendesse como o rap em Brasília funcionou. E tem muita história para contar. Então foi muito interessante estar tá no nosso portal no YouTube, né? Tudo arroba Max DF, a pessoa pode conferir lá. Vou te falar que poderia ser gravado do celular, mas não dava para perceber. As imagens são lindíssimas, a produção muito competente sempre. Ah, não, não, do, do, do Papo de Quebrada agora do, não, do YouTube? Isso. Não, ali foi, ali teve uma produção boa. Eu estou falando dos áudios, né? Do antes, o, o, os, anteriores os anteriores eram. Os anteriores no... eram é, no computador, no, no celular, mas esse do do Que tá no YouTube mesmo, não, ali Teve ah. equipe ali, foi profissa, é. né, Natália? Ali o é o nenzinho ali É, ali a galera mandava ver A gente já socorreu a gente é. várias vezes. Não, é eu vi o Steve e foi maravilhoso É, muito bom Então, acesse aí, viu, gente É, é bem, bem interessante Você chegou a começar a falar disso, né, do Jovem de Expressão Explica pra gente o que que é Mas eu quero saber exatamente Como que você chegou assim, não, aquela praça Eu fico imaginando hoje Você e o Padoa atrás de uma árvore assim, falando, vamos pegar, é, vamos, aquela praça, a gente vai fazer. Como é que foi essa mente ocupacional aí que tanto até o Caio que tem relação com a MCT gosta? Como é, é que foi assim, vamos ocupar essa praça? Na verdade foi o seguinte, ó, a gente fazia parte da culpa na época. E o Jovem Expressão já existia. o Jovem Expressão é um programa de um estudo privado. Na época tinha uma gestão com as Nações Unidas, que era a UNODC. E a gente tinha, na época, fazer o basquete de rua em Brasília. E a gente estava atrás de um lugar, a massa, para fazer o campeonato de basquete de rua. E tinha que ser na quebrada. E eu não sei se todo mundo que acompanha sabe, a gente não tem equipamento de basquete na quebrada. Só tem de futebol. Ou era muito difícil, então não tinha estrutura. Então, nós olha só o desafio, nós tínhamos que achar um lugar que tinha arquibancada e uma quadra. E aí, rodando, rodando, rodando, a gente para na Praça do Cidadão, que tem uma quadra com arquibancada. E aí foi muito louco. Foi ali que a gente começou a falar, mano, vai fazer o campeonato de basquete aqui naquele momento nós não tínhamos intenção de ocupar a praça, nós tínhamos intenção de fazer o campeonato de basquete. E tem uma história muito louca que, que eu conto, que a gente a juventude é uma coisa muito massa, né? A gente estava tão empolgado de fazer o campeonato de basquete que a gente abriu inscrição, fez congresso técnico reuniu patrocínio e a gente nunca parou para pensar que não tinha tabela de basquete na praça ela não tem tabela de basquete mas a gente sentava e via a tabela, velho eu, eu não sei te explicar isso a gente sempre viu as tabelas de basquete naquela praça até que faltava, acho que, duas, três semanas pro o evento começar. A gente sentando, fazendo um checklist e falando assim, cara, mas cadê a tabela? <risos> aí eu falei, puta, cadê a tabela, cara? Mano, foi uma correria. nós descobrimos que a Secretaria de Esporte tinha duas tabelas lá no Minas Tênis. É, parada, nós alugamos dois, dois guindastes e fomos buscar as tabela lá. E aí ficou a tabela um mês... Profissional na pasta. Na... E ah, aí, aí foi que a gente já tinha conhecido o Jovem de Expressão, é, e em 2010 a União DC abre uma, um edital e a, e a gente participa. Eu não era diretor da entidade ainda, eu era cara que cuidava da parte cultural e esportiva. E aí a gente concorre e ganha o edital da União DC para gerir o programa. E quando a gente estava na praça, o programa ficava dentro de uma salinha, dividindo com outro prédio. A gente viu uns prédios sem função social. Aí nós caímos para dentro. É, mas sempre imaginando, cara, que vai ser um espaço de potência. Eu já tinha na mente... Porque o primeiro campeonato de basquete foi em 2006, 2007. Eu já tinha vindo de São Paulo. Já estava maturando essa ideia do espaço. E quando a gente ganha o edital, a gente fala, cara, tem que botar em vaga... o seguinte, nós temos que requalificar o espaço. Porque muita gente não sabe que aquela praça tinha uma guerra muito histórica antes. O conflito ali era... Tenso, ninguém usava aquela praça. Então a gente ocupou, tanto que quando a gente falou vou fazer o um basquete ali, a galera falou: você é louco, vai, vai dar merda, vai não sei o quê. A minha tá. tia mora na rua atrás dessa praça, ali na rua da Tesouro de Ouro, você nem se pode falar o nome da marca. Pode, na 18, na 18, é, na, 18. É, na 18. E a gente sempre foi proibido de usar a praça. A gente brincava do portão pra dentro, às vezes na rua, mas nunca podemos ir, poderíamos ir na praça. Teve uma época que até pintaram, fizeram um, um Ayrton Senna, deram uma revitalizada nela, mas de fato ela não voltou a ser usada. Não só por causa de uso de droga, mas que de fato era muito perigoso mesmo. É. E não na verdade... Nem atravessar a é, a galera não atravessava a praça, mas muito, muito do quando a gente fez a, a, o processo de mato, Porque assim, não, a gente também não chegou... Vamos ocupar amanhã, né? Tem estratégia, você mapeia, você vê a potencialidade, você vê quem é as pessoas que já ocupam o território, você não... não, não será? É a hora que entra? Né? Pra quando entrar, tá tudo azeitado. Isso é estratégia, isso existe e tal. Saber entrar e saber sair. E muita gente não usava a praça por essa, por, por essa mística. A guerra já tinha cessado, diminuído. E as pessoas não queriam usar com esse risco. Então a gente falou assim, cara, nós temos que requalificar esse espaço, porque ele é um puta de uma potência. Tanto que tá lá agora, uma, uma referência Você chega, todo mundo que vai na praça sexta-feira Lá, mano, um rap é da galera é verdade. Cara, arquibancada lotada Simplesmente a galera vai ver o pôr do sol, beber Na arquibancada, tipo, mano, acha aquilo foda Porque não tem aquilo, e, e todo mundo se sente seguro Na praça é. hoje E não é, precisa o, ir pro shopping, não né? Não precisa ir pro shopping, não, cara, tá ali sabe? É Eu não vou mentir melhor. que eu gosto muito Do fato de ter uma distribuidora de bebida muito barata <risos> Perto, né? Bem na esquina Então você vai no, no Sandoval, já que você falou Da Betty de Confecções, <risos> é, de Ouro É, todo mundo compra lá e vai pra, pra lá então, assim, é, isso foi o que aconteceu. E aí, quando a gente entra, aí eu já gerindo, eu fiquei no, no, eu fiquei no jovem até 2017, enquanto é, coordenador geral mesmo. né Depois eu volto como coordenador pedagógico, eu levo meus projetos para dentro do espaço. A gente levou toda a nossa tecnologia social do que a gente queria transformar aquele lugar. Tudo, tudo. Sobreposição de ações, tá? Tinha uma coisa muito bonita, e né? E lá era a Praça do Cidadão... É, tinha farmácia de alto custo? Não sei se já tinha naquela época. Ela, ela não, não tinha na época que nós ocupamos, não tinha nada. Ele só tinha... A agência do trabalhador é o único equipamento que permanece. Que era um projeto de ter todos os equipamentos. Todos. É o que é na hora hoje. Uhum. Só que o, o, o, o, o grupo da direita chega e aluga um lugar, né? Os caras são muito gênios. Uhum. Alugam um lugar pro brother e abandonou a praça. Os equipamentos públicos lá. E a gente ocupou. Eu ocupei só um prédio. Uhum. Quando eu saio da gestão, é que a turma que, a, que assume, ocupa o segundo prédio, uhum. que, era o, que era a polícia antes. E aí faz uma galeria, né? A galeria de arte periférica e o teatro de bolso. Riso Flora. É, a galeria já era um, um desejo nosso, antigo. Tanto que quando ocupa, eu falo, velho, vamos montar a galeria, vamos montar a galeria. Só que assim, quem acompanha, o rolê de galeria é muito chato, uhum. cara. Tem umas regrinhas... Oh, tem umas o Gudacei não pode ouvir isso não, gente. Não, Pô. não. O Gudacei inclusive, é o cara que desmistifica o processo de galeria. Mas quem... To... Porque é o seguinte, qual é o conceito de galeria? É uma turma que tem suas obras, que tem um critério de iluminação, um critério... Eu não ia esperar chegar... Nós nunca esperamos chegar no ideal pra fazer. Mano, isso aqui é uma galeria, mete aí vai. A galera chegava lá por porra, Max, mas aqui entra muita luz, é quente. É a galeria que nós temos. E vai ser essa aí... Aí... Foi melhorando, foi. A gente ganhou um prêmio da Audi Blanc. Que aí eu, na época a, a, a RAI chamou o para eu ajudar nesse processo. Eu fui lá, o, o Rafa, que é o, o instrutor de atuação, Porra, bolou toda a estratégia de iluminação. Não, tá top do... lá. Claro. Não, maravilhoso, Muito eu fui na inauguração e assim, dava pra ver o potencial de autoestima da quebrada mesmo é. ali acontecendo naquele momento. A gente nunca pensou que pessoas da quebrada pudessem ser artista plástico, pudessem ser fotógrafo e ter um espaço dentro da quebrada para expor o seu é. trabalho. Exatamente. Então assim, ver isso florescendo dentro da Celândia, dentro da Celândia de Norte, e foi a primeira galeria, cara, em Selândia. Selândia. Muito doido esse cenário aí. Queria pegar e... um gancho? Não, mas, não, tranquilo, só pra ressaltar que é uma coisa que também vem da juventude, vem dos novos tempos, é coisa nova pra hum. Selândia, são novos ares. É, tem, tem um. Primeira vez que eu ouvi, inclusive, falando, vou falar assim agora essas questões, assim, um, um amigo da minha companheira, inclusive, ele fala que, que essas, essas competições de basquete, ele titulou lá atrás, eu acho que, ele era, acho que ele era do Vicente Pires, do Vicente Pires que ia lá jogar, ele fala, cara, isso mudou a minha vida aquela pequena coisa de uma competição de basquete que tinha ali que eu viajava para disputar isso mudou a minha vida então assim acho que é uma é um processo de de construção social que você faz há muito tempo né muito num tempo. determinado local lá e a gente tem é, partindo parte uma coisa mais macro aqui do, do distrito federal o um, um, um, digamos assim, uma esquerda que já governou o DF por três mandatos Tirando que o DF não tem eleição já há tanto uhum. tempo. É um, é um bom tempo. Uhum. Não é normal nos estados, Brasil afora, a esquerda governar há 60, e poucos tempo. anos é. Né? E, e tem eleição desde acho que 90, né? Começou as eleições aqui do, uhum. do, do é, pro governo. É. Então, para o GDF. Então, assim, é um, é um tempo. E, é, só que hoje a gente depois sai desse resultado eleitoral, agora em 2018, né? A nível de governo. E quando você olha o retrato da eleição, você não vê nenhuma possibilidade da esquerda voltar a governar o Distrito Federal. Então, assim, eu queria ver o que é que tu acha, tu olhando pra esse, esse cenário que a gente tem aqui, o que é que tu acha que a esquerda em si precisa fazer, né? O Mano Brown lá atrás uhum. já deu uma alfinetada Sim. ali, acho na campanha do Haddad, né? Uhum. Enfim, o que é que tu acha Folha que... da base é, e tal. É, o que é que a esquerda do Distrito Federal precisa fazer pra voltar a governar. Ô, Caio, só lembrando, assim, sobre o rapaz do esporte, é, naquela época nós reunimos 590 atletas, cara. Dava 5 mil pessoas dava 5 mil pessoas no final do nosso campeonato. O, o, o, a final do Candangão aqui, o máximo era 2 mil pessoas. Então a gente tinha mais gente para acompanhar um basquete a, a, de rua, que a, a confederação nem queria reconhecer, hoje é esporte olímpico, né? Isso responde um pouco do que, do qual é a dificuldade hoje no cenário que nós estamos tratando da esquerda. É porque é o seguinte, o que, que aconteceu? A minha visão, nós do campo da esquerda, temos dificuldade de trazer resposta automática ao povo da quebrada para as demandas que eles têm. Sabe? Então, sim. enquanto nós estamos debatendo pauta de moradia, o cara está dando terra, mano. Como é que você compete com um debate de o que é morar bem, qual é a melhor demoradia, para né? o cara que deu um lote, pô. Já, o cara me deu um lote, irmão, acabou. Não tinha nada, ganhou um melhor. lote, valeu, vou falar o que você quiser. Não, mas não deu um saneamento básico. Não, não. Mano, isso é um problema para o meu filho. Mas é assim... Então, eu acho que nós, te nós, nós temos a possibilidade, e aí você fez um cenário muito, muito interessante, nós temos três eleições de 60 e poucos anos, lembrando que 20 de 60 anos, né, nós ficamos 20 na ditadura, e só o governo Roriz foi 12 anos. Só o Roriz governou Brasília por 12 anos. É um legadão, mano. Só um cara governou essa cidade por 12 anos. Desde os momentos biônicos, a Isso. vir governado uma vez, se reeleger e depois ganhar de novo. Ou seja, você tem um cara com a disputa de uma história, que, que fez a cara de Brasília, né, de, de expandir a cidade, de lotear uma pauta populista mesmo e tal. Só que esses caras atacavam aonde o povo mais necessitava. Então, eu acho que, assim, nós temos condição de assumir isso, porque as propostas são nossas, caras históricas. Né? Inclusive, o Ruriz foi um dos fundadores do PT, muito Sim. doido, né? É muito doido. Um caputa fazendeiro, família dele aqui, praticamente vendeu as terras para Brasília toda, depois ele vendeu as terras toda, toda dele. Até as terras de Selândia lá, na história você vê lá, é a família do cara. É... Então, eu acho que o nosso desafio é conseguir trazer, de fato, todo esse pensamento nosso para resolutividade na ponta. E, às vezes, dá para trazer esse, esse, esse resultado sem precisar governar, cara. Aí sim, como um trabalho, como, um, como vocês fazem com o MTST. Então, não vamos esperar discutir construção, vamos fazer nossa bioconstrução, vamos fazer nosso momento de horta urbano, vamos mostrar que é possível... Fazer a cozinha solidária. Fazer a cozinha solidária, vamos mostrar que é possível... E imagina se a gente governar transformar isso em escala. É um pouco do que nós fizemos na praça. Imagina se a gente governasse... A gente sabe como é que articula, como é que faz, como é que é o resultado do equipamento público ocupado pela comunidade com recondição de fazer, em condição de, de produzir. Então, no debate, a gente peca um pouco por isso, porque nós temos é, é, propostas muito bem elaboradas, muito bem precisas, mas ela não está tangível para a população ainda, ela não consegue tocar, ver... Então, acaba que, infelizmente, o nosso povo repete os erros, né? Tipo, mano, reelegemos o Ibanez. Olha só que desastre, cara. Uhum. É, mas é o cara que, em tese para a população, que é outro problema de Brasília, que é uma cidade que foi construída em cinco anos, que é um fato no universo, ser igual, né, cara? Uma empresa pública construiu uma cidade em cinco anos. mostra mano, Como consegue uhum. construir um, um edifício em cinco anos? Uma fez. ponte, né? Mostra a potência. Agora, veja bem, em cinco anos... Tudo em Brasília, todo o governo em Brasília, se não tiver deixado uma obra, um concreto, um tijolo, é como se o cara não fizesse nada. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de que obra pela cidade é um governo que está fazendo. Mas você pega todas as obras das, que foram feitas no governo. Tipo, só o Cristóvão que não fez obra, inclusive, saiu derrotado por isso, que a galera falava, mas o cara revolucionou a educação. Ué, mas mas a educa isso não foi valorizado. Mas porque né? educação demora para você ver? É. Não é tangível, Entende? Você não consegue pegar, vai demorar aquele jovem entrar na universidade pra falar, porra, que nem o Lula, acesso a universidade demora, porque até a minha família, o cara passar na universidade, melhorar a condição de vida, é, demorou 15, 20 anos, olha o tempo. E se as pessoas não vêm, elas não valorizam. Não valorizam, é, que é também um erro da disputa narrativa <risos> nossa, mostrar isso enquanto desenho. Mas aí o cara tá num trânsito, que foi feito pra carro, não tem estratégia de mobilidade urbana, num engarrafamento, ele fala o quê? É isso mesmo, tem que meter um viaduto aí. Que vai melhorar a minha vida. E não vai, camarada. Se o seu, seu engarrafamento que é aqui, ele só vai mudar pra cá. Ou então vai ficar sem engarrafamento um mês X e depois Depois, com um Porque todo mundo carro. vai carro, é. Então, essas coisas também são coisas que a gente vai ter que dosar. Qual tipo de obra de impacto que a gente pode produzir. Olha só que coisa louca. Teve foi um governo do PT, eu não sou do PT. Fui do PT, eu não sou mais. Mas foi um governo do PT que tirou uma creche, passou pra 52 creches. Na história de Brasília. E ninguém sabe. Exato. E creches Nossa, públicas. Creches é, públicas, é, é, que não é conveniado. Olha que diferença, mano. Sei lá, quantos anos, 50 anos de Brasília, os caras só tinham uma creche pública, chega um governo em 4 anos, mete 52 creches públicas, Hum. Ninguém nem lembra, né? Meu Passa cara, batido cara, total. É muito né? doido isso. É a disputa nossa de narrativa. Por quê? Porque qual é o nosso problema? A gente foi lá e construiu a creche, mas não chamou a comunidade para debater a creche. Sabe? Pra as mães ocuparem fazer a horta na creche. Sabe? Pra cozinheira do bairro fazer a comida solidária é na isso creche. A comida vai e aumenta o valor do Rorizão né? É isso. É, aí não dá. Mas olha, nesse negócio de comunicação, de falar de narrativa, ninguém era mais genial do que José Roberto Arruda. Esse não, não. cara não, não. era não, não. genial, velho. Tá, mas hoje em dia, hoje em dia, vamos tá um queimar, é. Mas, velho, esse cara era genial, não sei se vocês lembram, velho, esse cara, antes do escândalo, o escândalo de corrupção que já passou em Brasília, Você tava lá. esse cara era apaixonado, todo mundo era apaixonado por ele, velho, a gente não conseguia debater em lugar nenhum. Não tinha o que falasse. Ele andava no povo, ele andava na quebrada. É. Né? é. Não, mas ele fazia coisas epopeicas, né? Nós batíamos nele, deu de sempre. É. Mas por... <risos> Não, eu batia demais, mas assim, vocês lembram daqueles os ônibus novos no Eixão, no meio do Eixão? Uhum. As viatura Aí depois assim, saiu os ônibus. Duas semanas de ônibus. Depois duas semanas de viatura. Velho, ele convenceu Brasília é, da coisa mais imbecil que Brasília já fez, do meu ponto de vista, que é construir um estádio daquele tamanho, derrubando o Niemeyer. Eu acho que você podia construir um estádio, fazer de outra forma, talvez não com o direito do Terracap, né? mas ele apaixonou o Brasil convenceu pessoas que decidiam a fazer essa coisa. E convenceu, velho. E aí teve época que a gente se empolgou até com isso. Né? Então, assim, ele conseguiu fazer isso. Tanto é que é, a gente pode listar aqui, né, quantas coisas ele fez. Mas a gente da esquerda não consegue. Acho que o Agnello, pois é, acho que é uma caricatura disso, né? Ele conseguia ser odiado pelos dois lados de uma disputa. Então, eu lembro um exemplo bem claro. E aí é um erro de comunicação, mas também eu, eu defendo os comunicadores, né? Porque nós somos e tal. Geralmente o problema é da política. É da política. E aí joga isso na comunicação. O exemplo a gente bom do, ele. é, é. O, o exemplo do Agnello. E aí eu uso esse exemplo várias vezes na minha vida. Eu lembro um dia que ele sancionou um projeto de lei da mania, inclusive, da homofobia. Ah, eu lembro desse tio. Porra, eu lembro que a gente comemorou, a gente falou, caralho... a gente... religião chegou pressionou ele. É, aí eu lembro de um campeonato falando, só possível no governo de esquerda, pá, lá, lá, Aí, <risos> só que fez isso sem combinar com ninguém, sem conversar, falando, não, beleza gente, homofobia, ninguém gosta, né? Vamos... Sem uma campanha, é... sem um planejamento prévio. Não, mas não boa mesmo fazer política. Tá. Chama os, os pastores, chama a bancada evangélica na CDF. Gente, é o seguinte... O projeto de lei é esse. Eu sei se vocês se incomodam com essa parte aqui. Vou vetar essa parte ou vou fazer assim. Interpretem desse jeito. Ele não, não só falou... Não vai mudar falou, nada a vida de vocês. É, não vai mudar nada a vida de vocês. O projeto de lei, tranquilão, é só respeito. Vamos, tá, tá de boa? Pactuava, velho. Na política a gente tem pactuar. E ele só mandou o canetão. Duas semanas depois. Por que duas semanas, não foi dias, mô. É, sei lá quanto foi, velho Só sei que tá deu... bancada evangélica foi um tempo suficiente de... pra gente comemorar. Isso foi palha, velho Porra, véi. É. Aí a gente comemorou, aí voltou atrás. O que que a Agnela conseguiu? Ser odiado pelo movimento LGBT e, e pelas evangélicas. Pô, a hora que tiver, esse cara vai me sacanear. Tem coisa que tem que bancar, não tem a cor. É. É. é. E tá feito, gente. Voltar atrás é, uma, é. é, um, é, um, é um desgaste a mais, né? Mas não também mostrar a fragilidade... Legislativa, que a gente sempre, sempre também teve, né? É, e quando eu falo da narrativa, eu não falo da comunicação, não. Eu falo da narrativa de, da perspectiva política mesmo, cara. É isso. Nós temos que vender o projeto o projeto fazer sentido para as pessoas. Sabe? Porque é isso, nós fizemos 52 creches. Cara, porra, não tinha nenhuma, cara. Só tinha uma. Olha só que coisa louca. Então tinha que chamar as mães mesmo, chamar todo mundo fazer. Eu acho que a gente. Esse talvez seja um processo pra nossa geração de entender o que não fazer. A gente uhum. vai ter, nós vamos ter os nossos erros, né? Depois Primeiro, alguém não, vai... Primeiro não deixar o Tadão Felipe ele ser o um vice também, né? Não, isso aí, foi isso aí que me tirou do PT, sabia? Sabia não. Eu fiz essa pergunta, eu lembro que o Agnello ele foi numa sabatina lá na Católica, porque eles faziam, tinha um rodízio, né, que eles iam, os candidatos a governador iam nas universidades para ser sabatinado. E aí eu lembro de ver o Agnello, a gente tinha acabado de reconstruir o DC da Católica naquela época, tava eu, o Zé, o Igão, aquela rapaziada. Uhum. E eles levaram o Agnello para fazer a sabatina lá e o Agnello começou o discurso dele descendo o pau na ponte. Que falou, poxa, mais cara do mundo, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Aí na hora de, dos estudantes perguntarem, eu perguntei para ele, eu falei assim, você está criticando a ponte, mas quem construiu a ponte é seu vice. Então, assim, é, há uma contradição também no discurso e no que, no que, se, no que se critica, Não. né? E eu acho que foi um governo que foi muito pressionado pelo Tadeu Filipe extremamente pressionado, tanto que o Aguinaldo saiu pela porta de trás. O, o problema foi esse. Eles. eles é, esses caras tinham um mapa operativo de Brasília. Da engenharia, da obra, de como fazem, dos quadros técnicos. Porque é isso, não? eram quadros técnicos há anos na direita. Então a, a galera quase deles mesmo, toda. Só que eu acho que ali, qual foi o erro estratégico? É um erro estratégico interno dos partidos. A gente não precisava, primeiro, nós ganhávamos, naquela época, o PT ganhava chapa pura. Com certeza, era o Wesley, né, a candidata do... Ganhava chapa pura, mano. Puta crise uhum. com a Ruda. Não precisava ter MDB aliado, porque nunca foi nosso aliado, mano. Sabe? Aí eu olhava pros caras e falava, mano, o que vocês estão fazendo? Ah, mas porque Federal, o Federal, o Temer ia com a, com a Dilma. Eu falei, mano, tá tudo errado. E sabe o que é o pior? É que a gente sai queimado. E os caras continuam aí. É Normal. Normalzão. É, operando é a máquina. É, é cara, isso. por um puro republicanismo, porque parece que é engenho nosso da política, de achar nama, Na política você tem que. Mostrar grande. Não, tem que ter diálogo, tem. Mas é o seguinte, eu tenho que fazer o cálculo político. Sim. Precisava. Colocar o secretário não de obra do Não precisava, mano. Não precisava. Você pode até ser parceiro. Quer ser parceiro, vai ser. Bota aí a sua bancada pra voltar com a gente no, na CDF, a gente vê o que, que pode fazer aqui, né? Que vocês gostam de, de ser fisiologista mesmo e tal. E eu acho que esse é o pecado, porque esses caras não operam e nem trabalham pra nós. Então, era, bicho, pra mim era muito foda eu chegar na administração de Senan de encontrar a galera que eu era rival e rindo da minha cara. Porque no final das contas, o Tem nosso governo ganhou e eles estão lá. Não, Pessoal, aí passa, legal. passa dois anos e eles falam mal do governo, que eles estavam fazendo. É, é tipo, do dois, do, Não, mas eles aí que quê, é isso, eu... cara, assim, eles, eles nunca tiveram compromisso com a nossa pauta. Eu não, vou, eu não posso avaliar o governo, porque eu não era do governo. É, mas também nunca fiz essa fala pública, assim, para refratar. A gente tentava o tempo todo reconstruir. E a gente não via mais espaço interno também. Não, não, não tinha quadro de renovação não via estrutura interna a gente não sentia um clima para construção popular, não sentia um clima de construção real, não sentimos não sentimos, porque eu tava fiquei 15 anos no PT, 15 anos aí os caras, volta agora vai. 15 anos, eu fiquei aí não tem que voltar, tem que construir comigo junto, vamos fazer junto aqui junto a bancada da esquerda vocês têm, vocês têm bons quadros, sem dúvida nenhuma agora, não preciso voltar é a gente construir junto a nova... Eu estou em outra caminhada, em outro olhar, em outra construção, com outra perspectiva e com outras tretas também. Tá, uhum. né? Tem tretas por todo lado. é lado. Mas esse é o que, eu, que nós temos que fazer sentido, sabe? E nós temos a maior capacidade formulativa, pô. Nós temos uma puta capacidade formulativa. Nós já governamos esse país, já governamos várias grandes capitais. Tem, quando eu falo nós, é nós do campo da esquerda, né? É, e eu acho que Brasília, Caio, assim... Eu, eu acredito que ainda nós temos... talvez Talvez 2016 seja um pouco mais difícil, mas tem muito tempo ainda para lá. Nós temos bons quadros que se revelaram agora nessa última eleição, que tem condição de quatro anos se construir politicamente para reposicionar. E a gente falou agora do Arruda, eles, eles foram os grandes derrotados nessa última eleição. Sim. Todo mundo achando que eles iam sair os grandes fortalecidos. Como a política é um dois, mano. É muito dois. Um dois. Tchum. E como lidar com o bolsonarismo torna esse cenário cada vez mais turvo, né? Eu acho que depois que é. o bolsonarismo entrou na jogada, boa parte da esquerda da direita tradicional sofreu isso. E hoje a gente não consegue. Eu acho que a esquerda é muito menos afetada do que a direita. Então, assim, uma, a Flávia Arruda ter sido derrotada, o Arruda ter, ter entrado num, num acordo com o Ibanez para não se candidatar... É, ainda mostra que eles não estão tão erguidos quanto... Uhum. A, a, que, a é... esquerda manteve mais ou menos o mesmo, tamanho. mesmo Sim. tamanho. E quem mas a direita... foi a direita liberal. É, e... é, isso que eu ia falar agora. Tem um, tem um, mas tem um campo da direita que eu acho, por exemplo, se Lula ganha, eles, eles, eles vão existir porque a narrativa deles, vão, mas eles diluem. Porque tem uma direita no Brasil agora, em Brasília, enfim, que é essa, essa direita caricata, essa direita que, não, que nós não conseguimos discutir projeto, proposta. Sabe? Vamos discutir aqui livre-mercado, pauta econômica, direito social, essa direita está se perdendo. O que está em jogo é a caricatura dessa extrema, que é nem, acho que não é nem o bolsonarismo, é a linha do fascismo ali mesmo, que, que, quer pautar o controle da, que quer pautar o controle da cultura, que quer discutir pauta conservadora do ponto de vista individual. O cara chega pra mim e fala, ah, é o um banheiro unissex agora? Virou uma madeira de piroca de 2018. Aí o cara chega, ah, mas vocês quer botar o um banheiro unissex? eu falo, mano, então se eu for na tua casa, tem dois banheiros? Tem que, tem que ter dois banheiros na tua casa, porque eu vou usar o mesmo da tua, tua companheira, uso? Como é que é? A tua visita chega e faz aonde? Pô, você tá defendendo o banheiro... Mano, você tá, não é nem na ordem de uma presidência discutir isso, mano. Olha o nível que nós estamos entendendo. Então, essa galera tá jogando umas pautas que são do, do, individuais, que tranja o processo conservador. Não é nem pauta conservadora isso. É, é, uhum. um, é um debate pequeno, menor, de uma estrutura é, que bota a gente ter que perder tempo falando disso. Uhum. Olha que coisa doida. E você não discute projeto de país, uhum. sabe? Exatamente. Você perde um tempo gigantesco da campanha eleitoral para desmistificar uma, uma coisa que, tipo, mano, ninguém vai decidir Sim. isso. Né? Exatamente. É, e aí, é, só mostra um pouco. Se se reelege, essa narrativa se empodera a um nível muito perigoso. Com certeza. Daqui um pouco vão querer determinar se a gente usa ou não, qual, qual a camiseta qual que, que usa, qual, qual. É loucura, pô. Então, eu acho que essa e galera... eleger a Damares aqui no DF com 45% dos votos, pra mim foi a página mais é. caricata disso tudo. É, ali né? tudo foi igreja, mano. Sem dúvida Sem dúvida nenhuma. Eu fui em Santa Maria, eu vi a coisa dela, eu falava, mano, dá um sai isso aqui? Cara, a galera da igreja. Orientação, orientado. O pastor dava uma orientação. Ah, em defesa da família. Aí você vai ver a vida do pastor. A minha tia... Filho é... fora o casamento, é minha... uma bagunça. O cara é da família. É a minha tia, ela é obreira da Igreja Internacional da Graça de Deus. Graças a Deus não vota em Bolsonaro, mas votou em Damares. Muito doido, né? Véio? Muito doido, porque ainda puxou pelo quesito de ser uma mulher, né? De fazer... Tem essa faceta de que ela... Cuida da, da, da inocência das crianças, cuida é. das crianças. Logo é. na Amazônia, né? Só que eu assim, esse povo vai perder pela língua. Eu também Escuta acho. Escuta o que eu tô falando. Porque eles mentem tanto, eles inventam tanta história, que eles acham que estão num púlpito de um lugar com uma turma pequena. É que nem o caso da Damas, acho que a gente esqueceu. ó, Tem que dizer, mano, o que, que, que rolou, onde rolou. Uhum. Agora disse que não, eu vi dizer, não viu? Não, você falou que viu, tinha que vídeo, que Tinha mano. vídeo. Né? É, é. Não tem caô. É. É. Então você prevaricou? Pô, a gente tem que começar ali numa linha. Cobrar, né? Cobrar, cobrar a fatura pessoas, disso aí. Porque eles começam a mentir, inventar história, as pessoas começam a acreditar. Só que ao mesmo tempo, eu vou ver aí, pode escrever, se eu estiver errado daqui a 10 anos, você me fala. Nós vamos ver um movimento migratório evangélico. Faz surgir um movimento migratório do evangélico. Dessa parte evangélica neopentecostal, uhum. que vai entender que isso tudo é caô. Que isso tudo sabe é o ponto da mentira de oportunismo de meia dúzia aí de grandes nomes da figura de pastores que vendem a fé em troca de qualquer coisa essa, essa utilizam turma, da fé né? essa turma tem que ser cada vez mais revelada e nós vamos ver uma migração não, é parado, né? não vai ver uma migração beleza gente mas vamos falar de coisa boa a gente vamos. tem que adiantar tinha um monte de coisa que a gente vai, vai, queria falar aí. no meio mas vamos falar de coisa boa que é o seguinte é como Max Marcel se elegeu Falei é mais, isso, a gente cara. quer entender. Isso não, é pergunta, não. isso não é uma pergunta, não. Isso não é uma pergunta, não. A gente vai fazer várias perguntas sobre isso. A gente quer entender mesmo como é que funcionou, de onde veio e tal. A gente sabe que em 2018 você já teve uma votação muito boa, né? É... Em 2018 mesmo, acho que dois deputados foram eleitos com menos votos. Três. Que... Três deputados com menos votos que você. Então foi uma votação muito boa, né? Acho que você se surpreendeu, foi sua primeira eleição. Sim. Ninguém espera na primeira eleição já ter Sim. 8 mil votos daquela forma e tal. Mas... Assim, com, com, de onde vieram os seus votos, assim, 35 mil votos? Tá, olha só, acho que primeiro é importante contar essa história, né? A gente começa em 2014, a busca para se construir um nome em 2018, acho que a Gil vai lembrar um pouco disso, 2014, a gente ainda tava no PT, a gente fala assim, não, vamos sair? Então vamos discutir para os movimentos populares se, se esse é um, é um caminho que faz sentido. Porque é isso, eu não sou filho de rico, é empresário, eu, não, eu só tenho um movimento popular e social, se eu... Vacido com esses caras, eu volto pra onde depois, né? Nem pra, nem pra ser ouvido, você não volta. Quando a gente vem em 2018, a gente veio muito na pegada assim, nós não sabemos o nosso tamanho, esse era o nosso discurso. Isso aqui é a gente discutir o nosso tamanho e, e vamos fazer. Fizemos uma campanha, pouco recurso, cara, errando muito, a gente errou caramba na época, mas muito ciente do aprendizado e tal, pá, e ficamos com 8.515 na primeira suplência do pessoal. Só que, aí eu falei, pô, valeu, galera, não deu, né? Porque campanha é muito desgastante, gente. Eu fico olhando o Lula e falo, mano, esse cara é... Que campanha é puxado, puxado mesmo. É... E aí foi uma coisa interessante, é que quando termina, em 2019, a gente faz um balanço, já tinha feito balanço, feita a plenária de balanço, etc. E eu falei, galera, ó, legal. O 8.515 votos foi muito bom, mas vamos... Tem que lembrar todos os votos. Tem que lembrar. Vamos ver e tal, foi quando o tá N. Né? Chega e fala assim, então, Marcos, deixa eu te contar uma história aqui. Abriu o um mapa de votação e falou, ó, em 2018 você teve mil, nós tivemos 1.100 candidatos a distrital. Você ficou em 39º, 36º lugar, não estou lembrando agora a posição, e tem três que tem menos votos que você lá dentro. Ou seja, só tem de mil pessoas candidatas. Você é um cara novo de renovação e você já chegou com 8.515 votos. Um potencial incrível, né? Um potencial incrível. Isso aqui você não tem mais que decidir, não, mano. isso aqui é nós. Vai ter que ir. Vai ter que vir construindo. <risos> E nós fizemos um processo de construção. Então, nós, nos últimos quatro anos, a gente manteve fortemente o trabalho de base, articulando, melhoramos nossa capacidade de interlocução, coisa que nós não fizemos em 2014, etc. É, fizemos um bom planejamento estratégico. Hoje, a gente olha para o planejamento estratégico e vê que ele foi todo cumpridinho. A gente até ficou orgulhoso. Teve umas falhas no caminho de ajuste, que é normal. É, e a gente criou as personas, né, velho? Focou no debate para quem ia. Nós fazíamos o debate na cidade. Foi fundamental para tirar a síntese das nossas propostas. Então, as propostas nossas faziam sentido para as pessoas que a gente queria que chegasse, porque elas não saíram da minha cabeça, elas saíram de um debate em praça pública, debatendo com as comunidades de 15 cidades, entende? E eu atribuo muito a essa coisa, assim, de que uma juventude também nova se reconheceu na gente. Se reconheceu na pauta do transporte, da mobilidade urbana, se reconheceu na perspectiva de uma cidade melhor para as pessoas, com atividade cultural. É... E a gente não esperava 35% estava na conta ali, ó vamos dobrar, vamos dobrar, meta dobrar, meta dobrar, e se a gente dobrava, a gente fazia é, 80-20, porra, Fábio vai se reeleger porque vai crescer pra caramba, aí todo mundo embaixo vai fazer tanto, tanto, tanto, mas nós chegamos, né? Aí quando começou a abrir a urna, foi um bagulho de o que é que está acontecendo. Então, com... eu, vou, eu vou destacar aqui também, Max, o é, seu material de campanha é muito bem elaborado, onde tinham propostas concretas, o que eu cansei de andar na rua, é, aqui, aqui no DF, e receber panfletos com, com, com pautas é, vazias, assim, ah, vamos aumentar a representatividade da mulher, vamos trabalhar para que, contra a fome. E a sua estava lá, a gente vai descentralizar o recurso do FAC, para as periferias terem acesso, o transporte vai ser uma das nossas pautas. E eu até queria te perguntar, é, dentro desse conglomerado de necessidades que a gente tem no DF no Brasil, como é que você foi certeiro na seleção dessas pautas? vendo a Quebrada, rodando 15 cidades em praça pública. Porque todo mundo precisa de educação, cultura e segurança. Isso é pauta central. Vai estar em todo lugar. Você vai conversar com a minha mãe, com o com, com seu pai, com, com quem for. Pô, saúde. Todo mundo vai falar que a saúde está ruim. Educação, vamos, vamos falar que vai ter que melhorar. Segurança pública também. E a gente começou a tentar buscar o que estava na entrelinha desse debate. Então, todo... Nós temos lá os post-it que a galera colocava. Você tinha um debate do direito à cidade. Que é, pô, quero chegar, quero chegar nessa escola. Quero chegar nessa cultura. Quero circular... Eu fui assaltada na parada. Por que você foi assaltada na parada? Porque eu fiquei exposta. Aí fala, pô, eu fiquei exposta por quê? Porque ninguém sabe que hora que o ônibus passa, etc. E tinha uma coluna que era isso. Falta de transporte, falta de transporte, falta de transporte, falta de transporte, falta de transporte. eu falei, mas não está aqui, cara. Para discutir qualquer outra pauta em Brasília, desenvolvimento econômico não, você tem que ter uma malha. Então, a, a, o nosso trabalho foi feito nisso. A gente ouviu a comunidade como a gente quer fazer com o mandato agora, permanentemente. A gente tem lá a nossa visão de como nós estamos pensando as emendas, os projetos, mas um, nós vamos deixar uma parte para voltar no território e falar, gente, e aí, se for para melhorar alguma coisa nessa quebrada, aonde? Olha aquela quadra ali, aquela quadra prioritária, aquela escola é melhor, somente participativo do mandato. Aí quando a gente chegar, a galera fala, não, realmente o cara veio aqui e fez. Do que eu chegar e fazer, e a galera fala, os caras não fizeram nada aqui, porque eu reformei uma escola de um amigo professor, Uhum. professor e não que, que, que às vezes que é o um amigo professor que tem articulação com todo mundo e é sempre a escola que recebe mais recursos uhum. enquanto aquela, sabe, está lá defasada, ninguém dá atenção porque o, o professor está focado em mencionar a direção está focada, não tem tempo de ter articulação política então eu, eu, a gente atribui muito isso, isso, isso sem marra assim, nossa comunicação foi perfeita com um pouquinhos de detalhes a comunicação Mas, foi cara, top a, a comunicação, para além do trabalho diário eu acho que ele, o, o maior acerto da tua campanha foi a coisa a periferia ao é centro, a periferia não volta em Playboy, porque você vende uma ideia, cara. E aí quando você consegue vender. Vender é modo de falar, né? Mas consegue Sim. propagar uma ideia, Sim. pouco importa o CPF que tá lá. É. Pouco importa é. a pessoa que tá lá. É, a narrativa. é uma ideia, cara. É uma ideia que a galera comprou. E agora é o, é o desafio: ter o teu mandato e é manter uma ideia viva é. por quatro anos é de manter essa ideia viva. A periferia ao centro ela vem desde 2014 mesmo. Né? Tanto que rodou o Brasil todo agora, é perde o controle. Né? Isso. E, e era muito doido, porque ela gera uma, uma discussão muito grande, que é tipo, a periferia é o centro. Se a periferia virou o centro, tem é a periferia dessa periferia. É. é. E a periferia continua sendo o centro. É, dessa, e a periferia periferia. Dessa periferia vai estar mais próxima do, do centro. centro. É, é isso. É, e assim, vou é, deixar parte também colocar a periferia no centro é algo que o RUAS, a, a rede que você é encabeçada, já vinha fazendo, né? Já vinha fazendo um elemento de movimento, que é um dos maiores. É, eventos de rap de Brasília, é, levando o lazer para a quebrada, isso já é fazer a pessoa não se deslocar para o centro para ter uhum. que procurar um lazer. Então, assim, colocar isso já era colocado em prática dentro da sua vivência política, né? Então, colocar esse conceito agora dentro da política institucional foi um feito que eu acredito que tenha sido primordial. E que vai construção. ser o próximo desafio nosso, né? Como é que a gente vai incidir dentro do limite do Legislativo, com outras demandas agora, Conseguir continuar imprimindo isso. E eu falei isso ontem no outro podcast. Que é, nós entramos na fase na, uma fase nova do jogo. Onde o apito não é nosso. A bola também não é nossa. E esse campo não é um campo que a gente conhece. E as camisas são meio trocadas, né? É. Só que tem um detalhe. Eles têm tudo isso. Nós temos um time torcida organizada. E a gente sabe que a torcida organizada está uma diferença danada no jogo. Vamos falar sobre isso, então? Então, é, você está chegando nesse... Nesse jogo aí, né que é um, um, um campo muito diferente, né, os jogadores, as regras, o que que é a CLDF? Né? Como se, assim, olhando de fora, tanto tempo que você já acompanha, como, o que que é a CLDF significa e como atuar nela? É, então, acho que nós, nós temos que entender o que ela significava para nós até então. né Pouco debate popular. É uma casa que poucas pessoas sabiam de fato que acontecia lá, a não ser as treta. É uma casa que vive em treta. Só que quando você vai olhar, tem um monte de propostas, de resoluções, de audiências públicas, de comissão geral, que debatem muita coisa importante para o povo. Só que ela não é próxima do ponto de vista real do debate. Eu não estou dizendo que, que, a, que as câmaras legislativas todas são, não. É porque a rotina da casa, e quem trabalha aqui na casa sabe, não permite, às vezes, a gente parar para dar oxigenada no debate popular. Ainda mais uma cidade que tem eleição de 4 a 4 anos. Mas ela é uma casa fundamental em Brasília. E ela e ela tem um desafio que é os deputados distritais acumulam uma função de vereança também. Só que só que eles executam um pouco esse trabalho de vereança. Eles cumprem mais o papel do deputado estadual, de ficar ali o tempo todo fiscalizando o executivo, mandando proposições de emenda, só que lá na ponta, na administração, lá na não chega às vezes. Sem médico na UPA e a proposição vamos saber às vezes para quem falar. Para quem falar? Mas você tem 40% do recurso na mão do GSDF. Então, tem que começar a desenhar um negócio assim, então. e a gente vai entrar nesse, nesse cenário de uma casa que... Tá, no... mas me fala um pouco sobre isso. O que, que faria o Max, vereador de Brasília? O que, que tem para fazer vereador do Distrito Federal inteiro? Nessa pauta, o que, que se traz desse mundo aí? Tá, eu acho que assim, o que, que eu penso não só enquanto vereador, mas quando eu penso enquanto mandato, pegando o DF como experiência. Se não tiver participação popular, você se você se você se fica encastelado nas pautas que vão vir da casa. Então, por exemplo, como é que nós estamos pensando a equipe? Nós estamos pensando uma equipe de articulação nos territórios, pegando a cidade em poligonal. Vamos ter equipe por poligonal, Tem equipe que vai rodar as redes sociais locais, os territórios, pegando essa demanda. E qual é a demanda da vereança? Por incrível que pareça, é um buraco no asfalto, é um poste que está apagado, é um mato que está alto. É, é isso. É pô. a UPA que não é. Não, a UPA. Tá. não a, a UPA já é uma estrutura que uma é, é macro. O, uma parada sem iluminação. É, é, é, é, é, a vereança é o debate, é, o, é a cidade do dia a dia. É aquela que, que vai e, e é cadeirante e, e a pista não é apropriada. É o, a melhor idade que não tem calçamento. Sabe? É, é esse, essa é a vereança. É aquele do dia a dia. Aquela articulação com a administração local. Que é o administrador chegava e qual é o planejamento de cidade? Não tem, cara. Você chega, qual é, chega na administração e fala, cá, qual é o planejamento estratégico? O que, que é prioritário nessa cidade aqui? Não, o cara vive a ordem do dia. Ele fica ali esperando a treta que vai surgir no dia. Então, se ninguém reclamar do buraco, aquele buraco vai ficar lá 10 anos. Então, nós queremos ter articulação com os territórios, com os movimentos, para... E eu não vou fazer, eu não sou executivo, é cobrar. E quando você cobra, aí é quase igual o Janone, né? Não vai tampar o um buraco não, aparece lá e faz um vídeo. Aí, ah, eu tô aqui, cadê a administração? Aqui é o buraco, vai da rua, tá constrangido, já anonizou se já, Max. É, não, não vamos fazer isso, não. <risos> é, então, acho que nós temos essa perspectiva, que é pensar a, o macro do debate da cidade e incidir na ponta de determinadas formas. Então, se a gente consegue manter no macro a consumido ali pelas pautas do dia, dos PLs, etc. E você tem uma estrutura que tem um o movimento popular, sociedade civil organizada e equipe junta para debater as pontas, você consegue fazer o que nós vamos fazer no mandato, fiscalização controle de orçamento. Mas vamos falar na prática, já que eu vou botar o dedo na ferida aqui também. Então, tu vai ter que conversar com o Fernando Fernandes. Não, o campo do diálogo, a política é o campo do diálogo. Entendeu? A gente já faz isso o tempo todo, cara. Enquanto o movimento popular, movimento de rua, a gente dialoga o tempo todo. Vamos lá, faz, fizemos uma ocupação, chama a mesa de consertação, vamos dialogar. Onde você cede, onde eu cedo, onde eu avanço, onde eu não avanço, onde eu resisto, onde você vem. É, isso vai acontecer. Dialogar não quer dizer que eu concordo com a pessoa e vou fechar com a pauta dela. O dialogar é o seguinte, olha, tem uma situação na mesa aqui, como é que a gente resolve? Então, é que nem um, a galera perguntou, ah, mas você, como é que você vai trabalhar com o Ibanez? Olha, eu sou oposição, se chegar um projeto na casa que eu tenho condição de melhorar, eu vou melhorar ele vou votar. Agora, se quiser tratorar, aí não tem acordo, não você quer tratorar uma pauta? Ah, vamos expandir a escola militar, vai ter pau. Vai expandir com base em quê? Tem que trazer monitoramento, resultado, quanto de orçamento que tá e no indo. caso não tem, né? Não é. tem, e vê, a gente pede pelo acesso. O Vinícius pediu para nós, para o acesso à informação, eles responderam o quê? Eles jogaram para outra pasta, né? Eles vão jogando a gente, porque nem eles têm. Aí, sabe o que eles fazem? É porque eles têm recurso do fundo constitucional, pega um dinheiro do fundo, paga a policial que estava na reserva, passa a ser uma reserva remunerada e mete 17 policiais dentro de uma escola. É essa mesma escola que não tem um monitor. Você entende? Fala, então, faz o seguinte, já que vocês é que tem mais dinheiro e não pode jogar o dinheiro da, da, da segurança para a educação, vamos fazer um, um, um, um, um contrato aqui entre as secretarias e vocês começam, então, a ter profissionais remunerados pela essa remuneração que vocês têm dinheiro pra caramba, não sabe o que vocês fazem aí, que eu, a ideia é jogar pra cá e manter a estrutura da escola. Porque aí a gente vai jogar o, o debate a comunidade, não é dizer que tem um policial na escola, é dizer o seguinte, olha, nós podemos ter um policial que vai ficar só assistindo o seu filho e coagindo ele, ou nós vamos ter uma escola com biblioteca, acesso à internet, com monitor, que vai custar o mesmo valor desses 17 policiais, são 200 mil reais por, por ano por mês, eu não sei, eu tenho que pegar uhum. esse outro, agora eu me confundindo, uhum. quero, mas, mas eu tenho que ver qual uhum. é o valor que está lá, tem que resgatar a planilha. Isso não vai ter debate, vai expandir um modelo que não tem resultado. Inclusive foi um dos materiais da sua campanha que mais me convenceu, que eu acho que a galera evita fazer coisa sem assim, foto, né, coisa sem assim, número, mas você fez um adesivo bem grande, assim que era uma mão punhando lápis e tira as mãos da educação. E a gente panfletava esse adesivo na porta das escolas é. militarizadas. Tira, tira as mãos da educação, a escola é lugar de revolução e realmente é. não, a escola não tem lugar. lugar Mais de livros, revolução. menos armas, tudo para na frente da escola, para os moleques pegar Quero que você me fale um pouco também da, da, da bancada da esquerda, né? O que, que você acha de cada um deles? Vamos lá, começando aí. Desde amarelo. Olha, o, o, a gente não. Eu não, eu não tirando. O, eu posso falar assim, ó, O Fábio e o, e o Magno, eu convivi em época de movimento social. Então a gente sabe um pouco como é que a gente trabalhou, porque é, é, é a mesma forma de trabalhar junto. O Fábio já foi deputado, a gente sabe que foi um, um deputado combativo, está ali uma linha que está sendo dada. O Chico Vigilante é o Chico Vigilante, historicamente, né, velho? É um cara que tá, tem todo o respeito, toda a referência nele, né? É, acho que talvez tenha uma perspectiva geracional que talvez vai modificar a nossa relação, nós temos outra perspectiva de forma de dialogar, outra perspectiva, mas isso não interfere no debate. Eu confesso que eu conheci desde agora Eu sou incrível, estamos se aproximando dela agora né? Conheci a atividade dela enquanto Enquanto é Presidente do Sindicato de Enfermagem Mas eu vejo que é uma que é um, Uma bancada de esquerda de pessoas que tem experiência Tem o Ricardo Vale voltando Então o cara já foi deputado né? o, o, o Magno era chefe de gabinete Da Arlete Eu sou o único que não fui dessa, dessa macro estrutura E só do movimento de rua né? eu era, eu, Quando eu fui lá conhecer Eu falei, cara... Até um tempo desse atrás eu era o que ficava na, na galeria pentelhando, né? Eu com certeza vai ter alguém me pentelhando lá de cima, né? Que bom que tenha. É, então eu acho que vai ter várias perspectivas ali que estão em jogo, né? Uma bancada que tem relação com os movimentos sociais e com as pautas que a gente quer apresentar. E seis votos é muito voto Uma estrutura. Dá pra gente, se a gente souber trabalhar bem os blocos, trabalhar bem as pautas, a gente consegue incidir com força. né? e até trazer o um centro ali para dentro do nosso debate. Isso que eu ia falar, eu acho que tem uma, uma característica dessa série DF, que tem um centro ali que ele é um pouco mais né, maleável, que pode hum. vir nas pautas que são de necessidade de reivindicação da população do DF. Isso. Trabalhando direitinho dá para trazer esse pessoal para o nosso lado. Pode, para dentro da pauta. Eu não vejo ali uma, uma, uma dicotomia muito grande hum. ali, né? Tem umas pessoas ali que nós já mapeamos, que... Hum. A gente sabe que vai ter algumas pautas que vai ter embate ali, né? Tipo, a escola militarizada, nós vamos ter embate com uma bancada ali de policiais que estão formados, né? Mas você tem um grupo de pessoas ali que pensa em educação, que avança, então... Max, vê, o um pessoal ele nasce lá atrás, uhum. já, que estou lá com, com, com o primeiro governo Lula, né? Passa por um período e né? tinha uma postura de oposição de esquerda aos governos do PT, mas ali, mais ou menos na época do golpe né, e, e também da Lava Jato, o pessoal meio que dá uma, uma reposicionada, uma repaginada, né? partido partir combativo contra o golpe, uhum. né, não caiu na, na, na palhaçada da Lava Jato, do Sérgio Moro, enfim, né? Se abre ali e permite em 2018 a candidatura de Boulos e Sonia Guajajara ali da presidência da República. É, e meio que dá uma, digamos assim, um, uma mudança geracional também, enfim, né? Isso aí, nesse né? momento, mais ou menos, você entra no partido. É, e esse partido acaba né, tendo, por exemplo, um eleito uma bancada agora federal é, extremamente né? diversa, né? Que, que vai. Guilherme, isso é um negócio de adiar, inclusive, outros dois agora são deputados federais, Elege é Jérica Hilton, né? Ele é trans. Enfim. É, um pastor. Elegemos um pastor, Henrique Vieira, tem uma série a série de Jacriabá, outro indígena, Sim. enfim, né? Talira tá, Petrônia, a mais voltada da esquerda do Rio de Janeiro, enfim... Então uma trans, a Caira Carrilton... Enfim, você consegue ter uma cara muito diversa, né, Diante do federal. Aqui a gente tem o Fábio reeleito, você, né, eleito, mas os dois com uma votação, assim, extraordinária. O que é que tu acha que o pessoal do Chico Federal, a bancada do PSOL na CLDF, qual é a grande tarefa desses quatro anos, assim? O que é que o pessoal na tua opinião, deveria fazer o Distrito Federal nos próximos quatro anos? Olha, eu acho que a leitura, assim, nós estamos acompanhando, o pessoal, ele, ele, ele, ele cresce desde 2016, né? Você, você aumenta as bancadas desde 2016. 2016 aumentamos, 2016 crescemos, e agora 2020 a gente aumentou. Talvez parte justamente por essa recolocalização um pouco. É, eu acho que a gente ficou arejado, cara. Porque você pega, todos esses nomes que você pegou aí, não são outsiders da política. Tá ligado? É todo mundo do campo de luta aí. E, e primeiro mandato, Célia, Sim. Sônia, Guilherme, primeiro mandato. Olha o que, que a Célia fez né? esse tempo todo, nas lutas, tá na frente denunciando o desmatamento junto com Sônia. Todo, toda a nominata do pessoal tá na frente de luta, velho, em todos os estados. A gente pegou a nominata de, da galera que foi estadual, galera que foi vereadora, galera que entrou federal, nós. Tá? Mano, aqui tá uma bancada de galera que é na frente de luta. Então, assim, eu acho que a principal tarefa nossa, primeiro é, vai depender do segundo turno. <risos> Tudo vai ser decidido mesmo. Então, com você que está acompanhando esse podcast, nós não sabemos em que momento você vai assistir ele. Espero que seja a gente comemorando. É... Se for, ou seja... com Rafael com febre, mais de alegria. Mais de alegria. Não, não. vou tá oh. já em outro mundo quando terminar por assim. Com o Lula, nós temos outra colocação, que é um pensamento max nesse momento. Não estou tá aqui falando pelo, pelo partido, que é a gente ajudar a recolocar esse Brasil dentro dos eixos com as pautas que a gente confia e acredita. Se for o outro lado, aí na perspectiva do DF, a gente tem um problema. Por quê? Porque como a gente não tem debate local muito intenso, e um cara desse assume novamente, praticamente a nossa pauta migra para a nacional. Porque a gente vai ser, de novo, sufocado por todo o desgaste que esses... Imagina, o cara, o cara em campanha fala que vai indexar o salário da inflação. Em campanha. Agora imagina esse cara reeleito, Bota pô. A educação. Nem Bota campanha, do... não. Ainda... É muito doido. Né? Os caras não metem que vão fazer e fazem. E tipo assim, o povo tá tipo, achando... Mano, os caras... Nó, galera, nós vamos se ferrar. Nós vamos se ferrar, nós não estamos falando de uma coisa... Nós estamos falando de uma geração que não vai se aposentar, que não vai ter renda suficiente para absolutamente nada, que não tem direito nenhum. Isso é interesse só da burguesia, cara. E a burguesia, né, você ganha 8 mil conto não, meu irmão. tem um certo né? você tem um, tem um celta, Mano, você, tu, se tu ganha salário, dependendo do valor, pode ser 50 mil por mês, mas se tu ganha um salário, tu tá vendendo tua mão de obra para alguém que é tá muito rico e que vai te ferrar na ponta do mesmo jeito, cara. O que nós precisamos entender é isso que está em jogo. Então, eu acho que a nossa principal tarefa é, vai ser de acordo com o segundo turno. Não quer dizer que Lula eleito a gente vai achar que está mil maravilhas, não é? Acho que nós temos que recompor um campo de luta até para apoiar que as nossas pautas entrem em votação e ele não seja consumido por essa bancada escuta que foi eleita. E a, gente, a mesma coisa com o Distrito Federal, para a gente não perder o rumo do debate local, ficar preso num debate nacional e aqui também passar um monte de boiada, gente. Passou um monte de coisa absurda no centro Federal. A 26 de setembro é uma comunidade de luta. De luta. Mas a forma como deu o debate, tornar ela cidade dentro da Floresta Nacional, é um absurdo. Ela poderia ser uma, uma vila agroecológica. E foi, foi autorizado, inclusive, uma, uma pista até o San, né? Uma obra milionária, uma coisa que vai ser mais um... Gente, ali só possibilita novas construções. Não, ainda tem a CPI da Covid aqui, que foi derrubada na Câmara... É, que foi é, depois de, sei lá, três ou quatro deputados ou secretários de saúde, né? Caírem, os, né? É, caírem, foi um escândalo um, um um de corrupção. preso. Preso, baixaria. Assim, e, e, dificilmente a gente tem aquele negócio majesticamente forte. Nesse caso teve, a, na prisão, não sei se vocês lembram, teve um quadro, os caras escrevendo assim, Somos ricos por conta do, do esquema de corrupção viu no meio da, da Covid, teste teste, se, é, teste vencido, né? Medicamento vencido, vacina vencida, uma má gestão dos recursos públicos que caracterizaria o um crime de responsabilidade. Total. Aí vai é. a CLDF e derruba a CPI. É, tentaram é, emplacar poxa. dentro da CPI no Senado, da CPMI no Senado, né? mas eu acho que por incompetência de Leila, de exaucir, também não conseguiram, não permitiu, dar, né? não conseguiram dar a atenção necessária para esse escândalo que realmente foi E aqui não deve ter uma coisa muito louca, porque assim, você tem uma universidade com a capacidade de biomedicina de produção de vacina, mano. Cara, tá, a gente não precisava fazer contrato emergencial com nenhuma empresa privada pra, pra, pra essa, essa parada. O que acontece é que esse é o jeitinho que a gente cria no Distrito Federal, historicamente. Né? Você tem uma parte da bancada da CLDF de negociada, não tem compromisso nenhum com o povo, nenhuma com o povo, é, os caras se aproveitam dessas negociatas, ou seja, é bacana. Você tem o GSDF aí, abre uma cota aí pra eu botar os meus enfermeiros aí dentro do, da, da Zupa aí e eu, eu faço suplementação orçamentária aí pra esse processo. É assim, cara. Nice. Isso é uma das coisas que a gente, quando tiver lá dentro, tiver acesso, nós então vamos pedir. Porque tem que ser, olha, tudo que envolve dinheiro público, o povo tem que saber, irmão. Não tem caô. Então, esse negócio de, ah, não vou abrir a plenitude o transporte, você não tem que abrir, irmão. Ou você não tem que dizer que não vai abrir. Você tem que abrir, cara. Tem que ser transparente. O tribunal de justiça tá falando. Você tem que abrir, os caras não abrem, mano. Então, falando que tem uma coisa, tem uma coisa errada aqui. coisa se ué. fosse é. uma recomendação. É uma recomendação, não. Tem uma coisa errada aqui. Se o, o, o, a gente não sabe o qual é o gasto real do orçamento. Então, nós estamos protegendo quem? O interesse do empresariado. Não, não sabe o quanto o estão na rua. Por não, não sabe, é. não sabe. Não sabe. E, e detalhes, os caras têm 60 milhões de multa e ninguém cobra as multas. Manda mais 90 e, milhões. E eu fiz live também sobre isso. Como, qual, os dados... Que baseavam o aumento da tarifa técnica. Eles não me responderam, não, não foram evasivos, não mandam. E assim, eles têm uma estratégia de fuga da, da lei de, é. de é, ação. A mesma coisa da, da, da educação militarizada. Você pede, não, agora tem que, tem que pedir para outra secretária. Aí você pede e a galera não responde, foge do. Porque é eles não muito têm. É picaretagem. Já. E quando eles não. É picaretagem. Então, assim, é... e nós não estamos querendo fazer denuncismo barato. Nós estamos o seguinte, olha só. Você tem uma, uma, uma estrutura chamada IGES que leva 40% do recurso da saúde e ninguém está se sentindo legal na saúde. Tem um erro aqui estratégico de política de saúde. A gente quer saber para onde está indo. Porque a culpa não é do enfermeiro que foi contratado. A culpa está na política de saúde. Como é que nós estamos apresentando ela? Se a gente não tem estratégia de saúde da família, a gente não tem ampliação dos agentes comunitários de saúde, a relação é só biomédica, que nem o maluco agora, o Zap da Saúde. Uhum. É, isso é a uberização do, da saúde, porra. Uhum. Eu não sei se eu vou falar com o médico mesmo, mas às vezes pode ser um robozinho que vai me responder aqui. Que aí é fácil. Você tá com febre. Não, você tá com febre. Como é que é? E pro É. De, pirana. De pirana. Aí vai a receita. Uhum. E eu nem sei se o médico existe. Mano, isso é um erro, um equívoco, porque nós estamos lidando com vidas que nós temos que entender. Você come com é a sua alimentação, qual é o seu tempo com a família, é, é, é qualidade de vida. Não é. Nós estamos tratando a saúde apenas com, por, com perspectiva de ausência de saúde, sabe? Tipo, vai adoecer. O Cara, quando cria isso é porque você vai adoecer. Eu vou te arrumar um jeito mais rápido de você curar a sua dor porque você vai adoecer. Uhum. E não tem um projeto não. Eu quero que você não adoeça. Eu quero que você não tenha diabetes. Não é interessante para o mercado, né? É. A indústria. É. A indústria, é. A indústria porque o eu Quero cara, vender porque remédio. Vender remédio, é, remédio. remédio, é isso. Mas vamos lá, gente, a gente está caminhando para o final. Eu tenho algumas perguntas finais aqui, que vocês também, se tiverem alguma debaixo da manga aí, vai, a, a hora é agora. Gente, é... Não, Max, o que, que você vai fazer nesses três meses aí que você tem? O que, que, que você planejou? que, que você... você descansou já, mas descansou vai descansar? Como, como é que é? Qual que é o plano? Na verdade, nós não descansamos nada e não tem mais descanso não, né? Tem mais quatro anos aí de luta. Na verdade, nós temos nesses três meses, nós estamos fazendo da seguinte forma. É, primeiro, nós estamos recompondo a nossa base né, Interna do partido, estamos filiando Estamos fazendo reunião, porque é isso né? A luta não para Estamos criando o nosso conselho popular do mandato nós Vamos ter um conselho popular do mandato Que vai ajudar a gente nesses temas mais sensíveis Vamos compor o conselho político do mandato Chamar as forças que trabalharam em torno da gente Para ter um alinhamento político De como a gente se posiciona em determinados temas Ou trazem temas para a gente se, é, se posicionar E vamos fazer o planejamento estratégico né, Vai ter um planejamento estratégico do mandato Onde nós vamos, obviamente, o planejamento pode mudar em seis meses, mas vai ter isso, né? Quais são os PLs que já temos no nosso radar, que vai, vamos centrar força, qual é o calendário desse ano, né? Que a gente quer apresentar já no primeiro ano, né? calendário que envolve a audiência pública, a sessão solene e tal. É, nós já temos esse, esse pouco desse apanhado. E eu não sei se você sabe, nesse meio nós temos ambientação, formação, já estou lendo muito a regimento interno, né? E a diplomação. Então eu tenho que ficar permanecer permanente na diplomação. Possivelmente eu vou sair um pouco mais da, da, da rua agora, assim, no sentido de, né, de porque a gente precisa organizar tudo isso que não é pouca coisa. Né? Nós estamos montando já a estrutura do mandato, né, pensando no mandato técnico na área que ela tem que ser muito técnica, pensar essa área bem articulada com, com atividade de rua, né, pensando nessa essa essa forma para chamar todo mundo para fazer o planejamento estratégico mesmo, né, como para todo mundo que for nomeado um dia primeiro Saber a função dele, o que ele vai fazer, qual é a meta dele. A quem ele responde, qual é o papel que ele tem que fazer, o que ele tem que cumprir e o nosso complice, né? Uhum. Vacilou, tá? <risos> Vacilou, advertendo. Porque é isso, cara. Não tem. que a gente sabe também que. É... Eu vi como uma ameaça. Eu não sei que se o povo tá por aqui assim. Não, não, <risos> não, não, gente, não é a ameaça, cara. não. Se vacilar aqui, velho, não, é cara. Cara, não, é, é, é porque o é o seguinte, é cara. Nós, nós já temos essa experiência histórica de pessoas que entram numa estrutura que vai dar para ela um, um certo privilégio. Olha só, eu, sou, eu na rua as pessoas me chamam de deputado. Se eu deixar isso entrar na minha cabeça, daqui a pouco eu, eu vou achar que eu tenho que entrar pelo estacionamento, subir no elevador secreto... Tadadada. Isso acontece também para quem está na nossa equipe. O cara é assessor, do deputado, daqui a pouco, o cara uti quer utilizar isso como uma, algum tipo de vantagem. Mano, não vai ter acordo isso cara. Pô, lá no Sandoval, se chegar lá falando que é assessor do Max deve ganhar pelo menos uma Itaipava. Vai ganhar... Vai, vai ganhar... cigarro picado. Ganhar, cigarro picado, com Vai certeza. ganhar conta, papai. Assessor do Marcos, já é, é, Mas isso é muito sério, isso é muito sério. Porque, assim, é, nós, nós temos que tomar cuidado. E isso é uma das coisas que a gente quer fazer com o mandato. É tipo assim, todo movimento que eu sentar na mesa, a gente vai ser o mais sincero possível. Eu consigo cumprir, eu não consigo cumprir. Para não ficar aquela coisa, não, tamo junto, aí ficamos remendo daqui um pouco, o cara tá me... Ah, prometeu, não fez, não, não vou fazer isso. Nós já temos os nossos movimentos de luta que a gente sabe que não vão apanhar em primeira hora, porque historicamente nunca tiveram acesso a essas paradas, sabe? Nós sabemos quais são as brigas que a gente quer, que eu também não consigo pegar todas as porradas, né? Senão o nosso time também não consegue bater em todo mundo Porra, tá, tá que nem aquela coisa dos 300 Não dá não, porra Tá querendo chamar todo mundo pra porrada aí, calma aí Mas isso é sério, assim, por quê? A gente, a gente sempre teve do lado de cá Ensaiando como seria estar do lado de lá E agora nós temos uma oportunidade Então, assim, é, eu sei que eu vou pecar Em algum momento, em alguma coisa na, na, na tática, num erro de uma negociação Que eu, porra, vacilei, confiei demais Ou numa tramitação que passou nas minhas vistas E eu não vi Até entender a velocidade que a bola vai circular né? É, mas a gente quer ter isso muito bem amarrado muito bem mais territorial é, e, e certamente a gente vai manter esse foco, né? uma coisa que eu até brinquei com a galera, que a câmara funciona terça, quarta e quinta terça e quarta plenário pega fogo quinta-feira comissão geral, audiência e tal então você tem ali um gap de segunda e sexta você pode fazer despachos internos que é receber a comunidade então, é, isso é uma coisa que a gente pode desenhar Tipo, ó, toda segunda-feira, a partir das 14 horas Qualquer pessoa que apareceu no gabinete Nós vamos atender até tal horário uhum. Faz a fila aí, nós vamos despachar com todo mundo Ou um escritório político que a gente possa ter Algum território de quebrada Não tá na casa Porque eu vou, eu vou, eu vou valorizar isso aqui lá velho. Mano, microfone é a única coisa que nós temos Então vai ser parlamentar mesmo Mano, nós vamos valorizar parla, o microfone parla. lá lá. Agora, não tem atividade na casa não, não, não. É rua, mano É rua Sábado, domingo, feriado, é rua, tem movimento popular, tem atividade, tem batalha de MC, a gente não fazer isso antes. Obviamente que eu sei que talvez o, o ritmo diminua um pouco, que é muito mais desgastante. Mas se a gente consegue fazer isso permanentemente, a gente continua mantendo a relação com os movimentos, mantém, continua mantendo a relação com, com, com a comunidade, e aí parte. Então, então ou seja, de terça a quinta, nós é o deputado estadual, de segunda, sexta, sábado domingo, nós é a vereança, entendeu? <risos> oh, mas eu tenho outra pergunta, você fala, ah, não... A gente não pode ficar, o carro subir a cabeça e tal. Por outro lado, eu acho super massa a ideia do abarreta de terno. <risos> já vai, combinando já fez as combinações? Não, esse aqui, esse aqui do Gog tem esse terninho cinza. É, qual na é, que assim, é a nós no, nós, Nossa meta, que é o que nós estamos também fazendo agora, a ideia é que a gente faça bonés com o nome de cada quebrada. E a gente possa usar... Dependendo da sessão, um boné de cada quebrada. Um boné do Varjão, um boné do gama, um boné do Sobardinho. Pra não ficar só. Porque, por exemplo, também. Vai ter boné do plano pronto? Vai, vai, da... vai ter boné com a asa, assim. <risos> asa norte, né? asa sul e tal. É... Ó, é, se completando é, o bar aqui, tem que ter. Não, porque... essa é a ideia. E de tem ter... que ter também das outras quebradas, do entorno. Porque, querendo ou não, a CLDF também tem, a... tem que ter a cabeça Sim. ali, né? De céu azul. A gente, tá, a gente Só que é isso, analista já deu 22 bonés. Então, a, a gente está tentando achar... Olha, quem quiser é que patrocinar mais. aí, ó, o pessoal da, de fábrica de brindes aí, tiver uma, uma barreta... Ó, você falou essa coisa do, do, do, do carro. A gente sabe que nós vamos ter uns protocolos, que tem uma lisura do protocolo, que tem uma coisa que... É, tipo, eu, eu, eu tava brincando com a equipe, né? Porque, assim, hoje ninguém tira mais nós do carro de som. É muito engraçado isso, que é, até um tempo desse atrás, o carro de som a gente não podia nem chegar perto. Agora a gente aparece os caras, porra. Nossa, <risos> Deputado, você tem que subir no carro de sonho. Olha só é como bem, a... é... Verdade, Ai, é verdade, eu você acompanhou, a... né? A, com, a, com a Simone é... A gente falou antes de Simone Tevitt. Eu falei, olha ali como é que as coisas são. Então, assim, eu sei também que eu sou uma autoridade. Eu também não posso vacilar aqui, achar que eu posso ficar em qualquer lugar exposto. Não é disso que nós estamos tratando. O que eu estou tratando é de propósito. Qual é o nosso propósito? Porque... Se não, se, se, é, é, se não o, no, o nosso time que nunca teve isso, achar e se acostumar com isso, vira um problema, entende? Isso que eu não quero que o nosso não, time com me certeza, perceba. com certeza, não né? Que nós estamos, deputado. O que eu perguntei foi a minha companheira, o que, que ela achava. Porque se ela falasse que não queria, não dava para eu... Mano, não consegui convencer dentro de casa. Como é que eu vou querer vender eu para a rua? Né? Então, minha companheira está comigo há 18 anos, ela, coitada. Sofre, já tá. Ela já já sabe um pouco como é que funciona o ritmo ela já sabe como é que é, é as coisas, e a Clarinha na primeira eleição, ela tinha quatro anos ela não entendia muito, né, nessa não ela, nessa ela botou merequinha, foi pra escola tal ela é toda lulista Ainda mesmo tem sete anos, toda lulista, aquela coisa toda, e ela, e ela acha que campanha é, é assim, campanha aí tá? ela fala, pai, acabou, né Tá Aí... ligou agora daqui a quatro anos. Não faz não, filho. Agora o papai virou <risos> deputado é e tal. Aí a única coisa da Clarinha, porque assim, a Clarinha tem um fenômeno, é que eu, eu, eu tive a oportunidade de ficar com ela desde bebê. Desde sempre mesmo, assim. Ela trabalhava comigo. Acho que a Natália vai lembrar. Tem foto, né, Ney? Tem foto da Clarinha... Com menos de um aninho no um, um computador do jovem, pô. Eu levava ela pro jovem de expressão, desde bebê. Eu cuidava dela, porque eu tinha essa facilidade, né, de cuidar dela. E quando eu tinha que sair para algum lugar, eu deixava na minha mãe. Na minha mãe. Então ela cresceu muito ligada nisso. Muito ligada nisso. E, e na campanha ela sentiu, né, porque eu não ficava muito com ela. Então ela, quando acabou a campanha, ela achava o quê? Agora eu, eu o meu pai, né, de volta, né? Vou poder ir pro jovem de novo. Eu já não tava mais no jovem e tal. É, e ela fala, pô, pai... Vai acabar agora? Eu falo, não, filho, vamos tentar manter os laços, mas vai ser diferente. Agora você vai para outro lugar trabalhar, dali, né? Então, eu acho que com a família foi, foi importante deixar muito transparente o, o, os combinados, assim, né? Então, todos os combinados desde 2018 se seguiu. Então, não tem nenhum estresse. Nenhum se você combina e cumpre o acordo... Combinado nunca sai nunca caro. Nunca sai caro. Sabe, esse dia é o dia que nós vamos viajar, esse dia é o dia que nós vamos fazer tal coisa, aí não tem não tem, calor. E o Opala, Max? Vai bater de Opala na série Vamos L? bater de Opala na série O que você acha, Vini? <risos> na verdade é o seguinte, eu tenho que reformar ele, né? Mas eu vou, eu vou, nós vamos bater o... Um... Sabe o que nós estamos fazendo? A gente, tá em, a gente roda de metrô ainda em ônibus, pô. Eu já peguei metrô com você pra caramba. É, então assim, é massa quando você chega, a galera fica, puta que pariu o cara tá aqui. Pô, é <risos> É, mas a gente pensa assim, em alguns dias da semana que tiverem que não tiverem coisa que eu preciso me deslocar, né? A gente, tipo, vai chegar lá com... Porque o Opala a gasolina é caro, né? Ele tá pensando é, nisso. É <risos> É 4.1 ou o Opala? Não, é 2.5. Ah, não, ganho. mas faz uns 8. Mas assim... Lula tem que ganhar, a gasolina tem que é, abaixar. Vai ter essa estética. Mas ó, eu quero dizer isso pra vocês, gente. Lula vai ganhar. E vai ser uma coisa muito foda Eu falei isso ontem pro Vini, o Vini já tá pensando Há 20 anos atrás eu era um moleque Que foi pra posse do Lula lá na Esplanada mano eu tava pensando esses dias isso só na... Lula ganhando Nós vamos ser o um deputado que vai estar tá dentro do palácio Acompanhando, a... puta, mano, olha isso é, Velho, é, é, mano, é isso, eu, velho. eu vou fazer Essa foto, falar assim, olha isso, mano Que foda, cara Porque Eu tava tão ansioso em 2003 Tão ansioso que eu saí de casa às 6 horas da manhã Eu cheguei aqui, cara, tava coisa montando ainda Eu tava ansioso com tudo que estava acontecendo, né? É... E foi, meu... foi quase meu primeiro voto, né? Porque tava muito, muito recente. O Max ainda tinha foda. todo o cabelo. Eu não tinha eu boné. Descobri, eu não usei boné. Eu descobri, dia. inclusive, recentemente, que o Max, ele não usava muito boné. Porque ele tinha cabelo aqui, né? Aí ele substituiu. Eu tenho umas fotos... Neu, não então é tão Eu Os bonés desde 96, ah, pô. Mas a careca também... Não, ele foi acentuando depois. Eu assumi <risos> ela, na verdade. Porque tinha cabelo. Falei, ah, mano, vou ficar... Vou assumir. Tem umas fotos dele no Prêmio né? Ah, muito bem tempo. Vem das antigas, vem é. das antigas, ele é bem jovenzinho, assim, com o cabelo. É, muito legal. Beleza, gente. Então, é isso. Se tem mais alguma pergunta... Vocês gente... foram leves aqui, pô, já até... Eita porra, vai vir aqui com a... o Caio vai vir com a Lá de conjuntura, a gente vai dar porrada da o que porra. Não, primeiro acho que a gente tá todo mundo comemorando, né? É. Que a gente teve uma eleição. Tô então, na fase pós-amor. É. Deixa a votação primeiro começar. É. Vai... Pode! Mas a gente está comemorando, né? Gente, é, não é coisa qualquer eleger um deputado de esquerda periférico, jovem. Então a gente está comemorando, também a gente vai cobrar, porque também a expectativa Alguém. é alta. Então a gente vai estar tá firme aí. E principalmente cobrar nessa formação de um bloco de esquerda, né? Sim. Somos poucos, eu acho que seis, pouca... seis votos é pouco ainda. Mas é, a gente 25%, né? assim, é, coisa. Aí tem que pensar um, qual terreno a gente consegue ganhar ainda para algumas votações. Eu acho que vai ser muito caso a caso. Não vai ser assim, nossa, a gente vai ter um bloco que a gente vai conseguir fazer problema. Não, mas nesse caso aqui a gente consegue compor. Ah. Eu, eu lembro de como foi o passe livre que a gente aprovou em 2007. 2007 a gente... O Paulo Tadeu. Qual, é, eu não lembro quantos deputados a gente tinha. Era ruda É, era ruda O projeto inclusive era do Arruda, o Paulo Tadeu tinha um projeto, a gente do passe livre tinha outro projeto. E a gente teve que compor com Jaqueline Roriz. Sim. A gente teve que conversar... Mas a política vai ter disso. É, exatamente. Então a gente teve, e, e em vários momentos, e às vezes por motivos conjunturais, a gente conseguiu o voto da Jaqueline e lá. Em, a gente tinha 18 emendas do passe-livre, coisas que a gente está lutando, que eu sei que você falou hoje, por exemplo, que já eram emendas nossas em 2007. Sim. Entendeu? Tinham emendas óbvias, como... É, que a gestão não fosse através da Fácil, que era o conglomerado que das, das próprias empresas. empresas. Sim. Então, assim, da bilhetagem, é, que era uma Deus. coisa óbvia. assim. Na verdade, era o motivo do projeto existir era esse, né? para o Arruda. Sim. né? É, e aí a gente tinha esses emendas e a gente teve que compor. A gente começou um a um. Então acho que vai ser um pouco isso. Pra, em que, quais pautas a gente conspira essa maioria. Tenho certeza que você vai ter essa capacidade enquanto parlamentar né? e fazer essa relação do, do parlamento com, né? com o povo. Mas é isso, conte com a gente, Conta. vamos Eu só tá tenho indo. uma parte pra falar aqui, que a gente falou muito desse momento de comemorar e tal, e é importante dizer que toda a nossa estratégia, a gente conseguiu produzir um, produzir um jingle de referência que parou em Portugal, e o cara tá aqui, que é, Acertou, é, mirou no, no jingle e acertou no hit. Não, eu vou pedir pra cantar, mas não vai ser o Nenzinho que tá ali não, vou pedir pro Caio, que ele tá sempre cantando, velho. Tá decorou, Caio? Max Maciel, é meu deputado. <risos> Gente, eu vou admitir a culpa aqui, porque eu acabei formando uma bancada muito chapa branca, é... ou então, muito então abarreta. Então eu vou botar uma polêmica aí. na mesa agora. Aí, vamos lá. Eu fui uma vez pra uma reunião com o Max, ah! com o Seba e com o Marcelo, e eu fui com a minha camisa do meu time, do esporte. Ai, e aí cheguei lá, o Max olhou na minha cara e disse assim, ah, se eu soubesse, eu tinha vindo com a camisa do Ceilândia, né? porque são dois times regionais, rapaz ah, rapaz ah, quase que deu confusão <risos> quase que a reunião falou não vai conseguir mais avançar nada aqui vamos me, me bota. Respeito, <risos> uma falta de respeito. pegou a ah, cara <risos> e eu pô eu tentei eu tentei Tentou assim, agradar é, hein, é, <risos> é tipo a fala que tipo mano não fala eu aprendi eu eu eu, eu falo sempre só faço que tinha eu falo mano eu sou Celândia, não entro no debate pô. sou selandês sou Celândia, gato preto mas eu ainda fui tentar melhorar e cara você tá é maluco rapaz mas ó, isso até não te baratão, ajudou, porque o Ceilândia tá na fase boa pra caramba, né? É eu não entendo nada de futebol, mas porra, eu vi a galera disputando essas camisas do café. É, é. Tomara que vire uma referência na cidade também. É importante. Pronto, gente. Muito obrigado pela valeu, paciência, valeu, pela valeu, animação. Valeu, valeu, vamos bom. com essa. Você que tá assistindo aí, não deixe de se inscrever para que mais gente veja, para que vocês vejam os próximos podcasts. E contem conosco, tamo aí para debater o DF. Tomou. Valeu, gente. E é Lula, gente, vamos lá, aí, aí, ó, valeu.